Essas pessoas boas, pessoas excelentes, foram para o mercado, treinadas, capacitadas e tudo mais. Mas elas não foram para o mercado sendo preparadas para serem donas de seu negócio. Elas eram carreiristas naquelas Sim. empresas, elas eram top naquela empresa. Um excelente diretor financeiro, um excelente social media, demais. enfim... E ela foi para o mercado. O que, que ela fez? Recebeu o seu acerto, bacana, porque ela foi demitida, porque a empresa não tinha condição de continuar com ela. Foi, falou, cara, vou montar meu negócio. Eu sei, vou, vou montar. Só que a gente sabe que o mercado vai movimentar e essas pessoas vão voltar para o mercado. E hoje, que eu vivo desde 2020, um apagão de talentos, que não existem, não existe, não existe eu nunca vi isso, eu trabalho com isso há 15 anos. Eu nunca vi uma falta de mão de obra tão grande assim, principalmente na área de venda. Se essas pessoas vão voltar, eu, eu estou assim, esperando. Essa pessoa devia ter, sei lá, uma média salarial de uns 10 a 15 mil numa empresa, pegou todo o seu dinheirinho, investiu uhum. um negócio, não também procurou se capacitar para isso, porque ela também acha que ela sabia. Uhum. E na pandemia você teve diversas uhum. ferramentas dispostas para você aprender e as pessoas não usaram. E ela vai voltar pro mercado quebrada, sem dinheiro, desesperada, aceitando qualquer proposta. É o negócio ou é o negocio? É o negócio, querido. Eu sei, não, é porque ontem, é da última, última oportunidade, você falava de falar. eu negocio, eu negocio, até que você explicou para o pessoal... É porque, porque houve a transição, Tiago, você precisa entender isso. <risos> houve a transição do processo de um canal que foi criado em 2016, onde a proposta do canal era única e simplesmente falar sobre negociação. A gente não fala mais sobre esse assunto, por favor. Falamos também. Falando também. Também. <risos> também. Mas agora a gente inseriu algumas outras coisas, né? alguns, outros, é, alguns outros elementos aí para poder é, é, trazer para quem está nos assistindo, para quem está aqui conosco, é, trazer é mais seu. informação para a vida é dessa seu. pessoa. Então é a pessoa como centro no negócio. Ah, sempre ativado. É lindo e maravilhoso isso. É Foi eu criei esse negócio aí. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, obrigado. Seja bem-vinda, dona Débora. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Prazer, uma honra. Hoje é uma ilustre presença né? que você comentou. Que você Super falou. ilustre Ela tava tá me falando tudo ali, falei, não, Débora, para. Eu eu eu falo, segura, porra. Débora, segura. <risos> segura, segura aí, uma conversão. seguradinha. Segura, segura que a gente vai ali conversar ali rapidinho, vai ficar muito legal e tal. Ela me, ela me cara, ia falar tudo ali, velho. É isso. Tudo aí, não. Você que pensa. Tem que ligar tudo, <risos> tem que ligar. <risos> tem ah, muito isso mais. Sim, <risos> Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada, minha, de Mais uma verdade. vez, uma honra ter você aqui com a gente, nosso podcast. Você marca o início desse projeto, sem dúvida, o segundo episódio. Segundo episódio. O segundo segundo episódio. episódio. Que, honra. que honra. Ter você aqui conosco hoje é um espetáculo, conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus negócios, Vamos um pouquinho lá. do seu business, mas em especial a sua história. Você sabe que eu estava pensando uma coisa, vindo para cá? Eu falava o seguinte, um cara que tem o nome Tiago Kennis Clay, e o outro que tem o nome de Robledo, na oportunidade que ele tem de dar uma sacaneada, ele não pode perder. Como é que claro. é? Conta essa história, menino. Como é que foi John isso? De onde surgiu isso? De onde surgiu? Como é que foi isso lá na infância? Vou Deve contar. ter tido um bullying aí, não, né? Não, na verdade não foi na infância, né? Ah. Foi porque esse nome é do meu marido. Ah, Veio então dele. Tá tudo certo. aí tá. Entendido. eu, quando a gente foi casar, né? Já tá. Não precisa mais colocar nome, né? Uhum. Trocar o nome, a mulher, porque é tão difícil hoje em dia, trocar tudo quanto é documento, não sei o quê. Aí ele falou, é, mas se você não colocar, ali, não casa não. Não tem casamento. Aí eu pensei, vem sete que anos já. Não, vamos pôr, vamos pôr, <risos> pô, depois a gente vê como é que fica. <risos> vamos resolver esse negócio. E hoje negócio. se tornou aí meu grande sobrenome. Uau, muita Menina. honra. Uhum. É isso aí, muito bacana. É mas nos conte, dona Débora, um pouquinho. A gente quer conhecer você, como o Robledo comentou. Nosso podcast ele tem esse, esse viés de entender, sim, claro, sobre seus negócios, mas em especial sobre você. Né? Uhum. Nós acreditamos... A gente falava sobre isso no, no primeiro episódio. Uh, a, a peça mais importante de um negócio é o empreendedor, Somos é o dono. Nós, né? é, quem, é quem decide, é quem teve a coragem, é quem pensou. Uhum. Essa é a peça mais importante. Se você não vai bem, se a sua cabeça não está boa, se a sua direção não está boa, muito possivelmente os negócios eles acabam é, acompanha sofrendo, e, né? acompanhando. Uhum. Então, hoje, aqui, o objetivo desse, desse podcast é conhecer o empreendedor primeiro, sabe? Legal. Conhecer. É, quem está por trás da marca, né, da Tollet, você vai falar muito da Tolly hoje, uhum, com certeza, uhum. da sua história. Mas, especial, a Débora. Conta um pouquinho, deixa a gente conhecer um pouco a Débora. Conto, então. A Débora, meu nome é Débora Nascimento Ribeiro Menino. menino. <risos> mas me tornei Débora Menino justamente porque é, era mais fácil e, com o tempo, acho que aquilo começou a, a suar os ouvidos de forma melhor, né? Uhum. E aí pegou mesmo, não teve como. Mas eu sou formada em administração e marketing, muita gente acha que eu sou formada em psicologia, uhum. né? Mas não sou formada em psicologia, sou formada em administração e marketing. Fiz todo o meu processo de desenvolvimento de carreira voltado para desenvolvimento de pessoas. Uhum. Então, para toda a parte de performance, to toda a parte de eu sou especialista tá em identificação de análises corporais e faciais. Ai. Então, não mintam para mim. Ai, tá ai, ai, <risos> ai, vamos começar de novo. Ai, é. Então, tudo isso troca, foi... troca o convidado. É. Por favor. É, né? <risos> <risos> Depois eu do dou diagnóstico. Uhum. <risos> então, assim, a minha carreira começou, claro. Eu venho de uma família de, de empresários, de pequenos empresários, né? Família, minha família toda é relojoeira, ourives, uhum. né? Meu pai é relojoeiro, ourives, meu avô era, todos os meus tios são. Não tem como ser pequeno empresário sendo ourives? Eu tenho a impressão que tem, mexe com a gente porque a gente não é dono é muito... do ouro, né? A gente só fabrica o ouro que o cliente a traz. Gente, a gente é filho do dono do ouro e da prata, <risos> não, mas não é tá... nosso, né? Então, assim, hoje nós somos lojistas, né? Nos <risos> Do shopping de Goiânia, temos loja no Flamboyant há 35 anos uhum. e no Goiânia Shopping há 27 anos. Uhum. Né? Estamos abrindo uma próxima agora no Buganville. Uhum. Então, assim, venho de uma cultura de empresa familiar, de gestão familiar. Né? Uhum. E a gente sabe como que é. Em Goiânia mesmo, a maioria das empresas tem essa gestão familiar. Então, trabalhei ali durante um tempo, mas quando eu senti que aquele momento, que eu já tinha chegado, às vezes, no meu limite dentro da empresa, então, eu tinha 19 anos. Estava, pensei a vida inteira, nunca que eu quero fazer administração. Ah, com 19 anos você tinha chegado no limite. Já, já, vou, vou, vou, vou te explicar assim, ó, eu nunca, na minha cabeça, a vida inteira era, nunca vou fazer administração, nunca eu quero ter empresa. Por quê? Porque eu vi toda aquela correria dos meus pais, uhum. né, então assim, era eu e meu irmão praticamente ele sozinhos pra gente fazer tudo e eu falava, não quero isso. Uhum. Fui fazer nutrição. Aí. Então, já estava, tinha quase dois anos fazendo nutrição, mas eu já cuidava de uma das lojas. Uhum. Então, assim, eu já tinha uma loja minha. Uhum. E não dava para conciliar, porque o curso de nutrição exigia muito estudo e a loja também exigia muito de mim como profissional. Claro. Então, eu tive que fazer uma escolha. Uhum. Aí, neste momento, eu escolhi pela loja, então, saí da nutrição e aí foi quando eu entrei e fui fazer administração e marketing. Uau. Então, mas chegou um momento, dentro já da faculdade, que você vai enxergando tantas possibilidades, o mundo, o networking que você já começa a fazer... Mas deixa, mas deixa eu entender uma coisa antes de você terminar, porque aqui a gente é, é mal educado mesmo, a ah. gente vai interromper. É, eu é, você falou uma coisa que, que me, me remeteu lá na minha... Eu tive que tomar uma decisão muito cedo uh, na faculdade, porque eu até comentava isso com alguém ontem, uh, na, quando, eu, quando eu fiz faculdade, eu também era muito jovem, e, e eu já tinha um certo nível de sucesso profissional. Eu já vivia muito do que aquelas pessoas que ali, estavam né? ali... Estavam buscando buscando. né? Uhum. Eu tinha, eu tinha Você já tinha a de, prática, sim, né? Sim, eu tinha colegas de 40, 50 anos que trabalharam como builder mesmo, com uhum. operação a uhum. vida uhum. inteira. E eles estavam ali tendo a oportunidade de estudar naquela, naquele momento só. E eu, uhum. com 19, 20 anos... Eu processo olhava, inverso. Né? E eu já estava... Poxa, eu já conhecia o Brasil todo. Eu já visitava multinacionais, eu já estava com grandes executivos, enfim. Uhum. E eu olhava para aquilo e falava, e agora? Eu fico fazendo a faculdade, que esses caras passaram a vida inteira para estar aqui, ou eu vou viver aquilo que eles estão fazendo para tentar, tentar ter, viver. mesmo já tendo passado uma vida toda. E você, pelo que eu entendi, acabou fazendo uma coisa muito parecida. Sim, uhum. Você teve que decidir entre estudar uhum. e tocar um negócio. Uhum. Como é que foi essa decisão? E eu gostava muito de nutrição. Acho que hoje uhum. eu seria uma boa nutricionista. Eu uhum. gostava do assunto, eu gostava da área. Mas meu sangue era outro. Uhum. que corria em mim era um sangue de empresária. Meu pai, uhum. é a vida inteira nos criou com... Eu estou te criando para ser empresária. Uhum. Eu crio vocês para ser empresária. Mas você não? sente que você tomou a decisão certa? Total. Uhum. Nossa, não. Foi assim, foi uma mudança de chave muito grande na minha vida. Então, uhum. eu, eu tirei o papel da, da filha sofrida, uhum. que tinha ali a falta dos seus pais em algum momento, uhum. e coloquei e assumi o meu de empresário. Entendi uhum. que o que eles faziam era muito além do que eu sentia como dorzinha, vamos uhum. dizer assim. Entendi. Né? Então, eu fui fazer... Essa, essa faculdade de lá eu comecei a ver né o mundo você começa a ver o mundo né uhum. então eu percebi que o meu mundo ali na loja também já estava limitado uhum. falei não então daqui aqui necessariamente eu vou crescer para onde tá. no máximo eu vou montar mais lojas uhum. mas eu ainda era muito nova eu ainda o que precisava não é ruim, né? ah, que não o que, o que não, não é ruim. era ruim mas eu precisava conhecer o mundo lá fora. Né? para que eu pudesse realmente ser uma gestora de pessoas que vai ter várias lojas eu precisava entender como que é isso então eu sempre achei eu sempre é, tive na minha cabeça que a gente precisa conhecer todas todas as etapas uhum. e eu já estava numa etapa alta uhum. mas por que você falou de gestora de pessoas e não gestora, eu... e não gestora de negócio porque eu ia ter pessoas comigo e o negócio só funciona através de pessoas e para você pessoas né? já, isso já era o mais importante já já era na sua cabeça já era e quando é que você que você achou isso aí quando assim, eu saí. Um quando, quando você eu, saiu? Quando eu saí da loja. Aí uhum. foi um outro momento de decisão muito importante. Uhum. Porque já envolvia toda uma questão familiar, tudo aquilo que meu pai estava depositando em mim, que ele me criou a vida inteira para ser. Uhum. Né? Então, eu chegar nos meus pais e falar, ah, tô saindo. Uau. Meu pai, tipo, oi? Como assim? Vai sair para onde? Uhum. Não volta tarde. Tá, mas você <risos> está <risos> tá realizando isso aí agora. Você realiza isso agora? Ou na época você pensava... Já pensava. Bastante nisso. Já falei pensava. Assim, Nossa senhora, o que os meus pais vão achar? Sim, que que vão total. Não, foi muito difícil. Foi é muito difícil Então, assim, a princípio meus pais não entenderam, meu uhum. pai ficou muito chateado, porque eu realmente saí, tipo, peraí, eu acabei de construir um negócio para você. Uhum. Tudo que aquilo uhum. que eu te criei a vida inteira, você vai abandonar? Uhum. E eu falava para ele, falei, eu preciso conhecer o mundo lá fora. Uhum. Preciso ver o outro lado da moeda, porque uhum. tá muito cômodo aqui para mim. É, e isso é uma loucura, porque é, é, é um processo também inverso. Do que, do, que, do que qualquer pessoa faz. Sim, eu poderia simplesmente ser a filha do dono, estar tá oh. sendo a filha do dono até é. hoje que cuida das lojas. É, mas mais do que isso, pegar esse negócio e multiplicar, triplicar exato, e exato. quadruplicar de tamanho, enfim, e ter sido a filha do dono que deu Exatamente. certo e que fez o que talvez. Olha, o dono e eu vou te falar uma coisa feito. importante. Quando eu decidi sair, quando eu decidi sair, eu senti assim, muito. Eu levei muita porrada até conseguir uma primeira oportunidade. Uhum. Porque eu já trabalhava com meu pai desde os 14 anos, nessa época eu tinha. 20, 21, uhum. e quando eu me apresentava às empresas, faz, fiz um currículo e fui buscar, eu não era ninguém. Uhum. Porque as pessoas olhavam no meu currículo, tipo, ah, trabalhou na empresa do pai. Uhum. Tipo assim, como se eu não tivesse ah. feito nada, como se eu tivesse uhum. ficado a vida inteira ali, desde os 14 anos, uhum. fazendo nada. Claro. Né? Como se eu não tivesse aprendido nada. Uhum. Então eu tive muita dificuldade. Uhum. Por isso que aí eu fui trabalhar como estoquista. Fui trabalhar como vendedora de shopping. isso uhum. meu pai queria morrer. morrer porque né? num dia eu era a é filha sentido, né? do Qual dono é da loja mesmo? tal no shopping. De repente eu era estoquista uhum. da World Tennis. Uhum. Meu pai ficava assim, meu Deus. que todo mundo sabia quem eu era. Eu fui criada uhum. dentro do Flamboyant. Uhum. Meu pai montou loja lá. Eu tinha seis anos de idade. Uhum. É? Então, Entendi. assim... E, e foi, foi, essa, foi essa empresa mesmo, a World Tennis? Foi. foi isso mesmo? Foi. Você saiu, deixou de trabalhar com teu pai e foi trabalhar trabalhei numa na loja. Trabalhei depois trabalhei de vendedora na Caia, uhum. depois... Aí fui rodando o shopping, porque eu conheci era ali as pessoas. Ah, é. É, mas né? é, mas é muito louco. Eu não consigo não fazer, não trazer para aquilo que eu acredito, né? Eu acredito muito em relacionamento intencional e acredito muito no poder do ambiente. E aí você imagina que ela sai de um negócio que era dela, da família, dos pais, mas ela não vai buscar lá fora, em outro ambiente Ah, eu vou buscar numa indústria Eu vou não. buscar num, num sei lá Eu já conheci num... as pessoas Você tá entendendo? A, o fácil. poder do ambiente é muito engraçado é. Ele te molda, ele molda o seu comportamento Ele molda o seu caráter uh -huh. E ele molda o seu futuro Quer uhum. queira quer não Embora a Débora acabou não continuando nesse ambiente de lojas, uhum. de shopping Mas a, a partir dali ela foi construindo a história foi, dela uh -huh. A partir dali sua história foi sendo Porque construída Porque ela era a né? minha referência, né? Isso. E ali era onde eu conheci as pessoas, gente Eu, uhum. eu cresci dentro daquele ambiente Uhum. então todas as pessoas que eu conhecia na minha vida uhum. eram do shopping uhum. né? é, e aí você fala uma coisa voltando para a história do ambiente e do comportamento enfim é, eu assisti um podcast essa semana com um sertanejo né um entrevistador com um sertanejo e é interessante porque o sertanejo ele é um cara esse sertanejo que foi que foi entrevistado eu, eu conheço ele é um multi empresário não é um cara empreendedor enfim uhum. mas a comunicação dele é uma comunicação sertaneja, né? para eu, eu dizer assim, por que, que isso acontece? Porque é o meio, é o, é meio. o que ele mais faz, uhum. é o que ele mais vive, é como as pessoas que estão próximo dele conversam. As pessoas conversam daquele jeito, logo ele se comunica daquela forma. Uhum. Então, é, a gente precisa ser muito cuidadoso mesmo nesse processo nosso do, do eu negócio, uhum. do eu empreendedor, uhum. do eu que desenvolvo as minhas habilidades, de entender que... É, eu, eu falo muito isso nas palestras, né? É, eu quero, eu quero ser, eu, eu projeto, me projeto como um cara que vai estar numa posição X, mas eu me mantenho num ambiente que não me que não me coloca naquele não, naquele modelo, que e não assim, forma Thiago, meu caráter, minha, minha comunicação. Eu fui, enfim, eu fui naquilo ali porque eu, na minha cabeça naquele momento eu precisava entender como era todo o processo, toda, todas as cadeias de uma empresa. Uhum. E mas eu já sabia que eu queria ter a minha empresa, uhum. porque eu fui criada. Assim, uhum. e assim era o que eu tinha de objetivo de vida. Mas você não sabia qual seria empresa, Ainda não sabia você... qual seria, ainda uhum. não. Isso, então, é, isso aí você estava com, com, com... 21, a idade? 20, 20, 20, 21. Já estava é. quase aposentado. É, já estava... Agora estava difícil. Já. E nisso é, eu é, fui. É, é muito parecido com você. Aí eu muito saí do shopping, aí eu tive oportunidade de ir para para fora, trabalhar em outras empresas, aí eu fui trabalhar numa grande... Aí foi quando eu tive um, uma grande mudança. Eu comecei, a... aí eu já estava casada, já tinha minha primeira filha. Tenho uma, eu tenho uma filha de 13 anos, uhum. então eu já estava casada. Eu tinha 26 anos já, uhum. nessa época. As verdades e aí, são reveladas aqui hoje. São, tu... queridos. É? <risos> Mas eu conto quantos <risos> anos eu tenho. Então, então, assim, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa aqui em Goiânia, que era uma empresa que fazia apenas divulgação imobiliária no digital. Uhum. Que era novo ainda, ainda não tinha tanto assim. Uhum. Então, foi para mim, foi uma mudança muito grande. Porque 30. eu... É, e assim, eu tava saindo de uma maternidade, uhum. voltando pro mercado, né, e já conseguindo voltar pra algo fora de shopping. Uhum. Então, era uma empresa, era uma estrutura, uhum. aquela coisa assim. Eu fiquei nessa empresa nove meses, até que eu fui chamada pela Credicar. Uhum. Então, me, eu tinha feito um processo seletivo há um tempo e passei nesse processo e fui trabalhar na Credicar. Então, uma foi uma mudança né? extremamente, porque eu já entrei na Credicar com um cargo maior. Nem eu acreditava, eu falava, nossa, Como pera, assim? oi, <risos> gente, vamos lá. Então, assim, na Credicar, eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Uhum. Aí é onde a gente mistura as, as, as pessoas que somos, né? Então, eu já me estabelecendo profissionalmente, já caminhando para o que eu queria como profissional, porém eu era mãe recém, então minha filha andou, falou eu não estava em casa. Vi uhum. por vídeo. E te fere isso? Já feriu mais. Hoje eu já entendi que é preciso, que faz parte e que eu quero que elas tenham orgulho disso. Muitas vezes é, as, as pessoas me perguntam assim, quando eu faço treinamento sobre... É, missão, visão, valores, essas coisas. Ah, você acredita nisso? Acredito. <risos> Esse negócio de missão, visão, valor, você acredita nisso? Acredito. Sério? Sério. Acredito. Uma empresa sobrevive com missão, visão e valores? Não, ela tem que saber o que ela vai definir primeiro, porque aquilo ali é a essência dela. Se ela não conseguir passar a essência dela para a equipe que trabalha com ela, ela realmente não vai sobreviver, ela vai durar. Ah, então não é só uma moldura na parede, não, não, não pode, não é né? Só uma fase ela bonitinha. tem Por isso que eu vejo muitas empresas que colocam, eu leio aquilo ali, eu falo Tá, o que, que você aplica disso daqui, né? Ele não é só para ser um, é. uma moldura, é, ele tem que ser aplicável. É o que é okay, mais é legal que quando você tem, você conhece a empresa e você olha a missão, é. você fala, cara, essa empresa não é isso aqui não. Se não, as pessoas não, utilizassem isso aqui não tem nada disso. Essa, essas estratégias com a, com a devida importância que ela tem, eu te falo que a retenção nas empresas são bem, ia, ia, ia ser bem maior. Uhum. As pessoas não sairiam tanto assim, não te trocaria, não trocaria de empresa... Por conta de 50 reais a mais no salário. Uhum. Débora, eu tenho uma visão em relação a, a, a, a, essa, a essa história de missão, visão e valores, que quero compartilhar com você. Fala. Gostaria muito que você, que, você, que você avaliasse isso aí. Olha só, é, quando, quando você passa a criar é, é, essa. essa é, é, a formatar essa, uhum. estratégia. essa estratégia, uhum. é, é, aquilo que você pensa em relação à empresa uhum. e para onde você quer que essa empresa vá. Não mas é? o erro está aí já. Não. não é o que você mas pensa. De, mas, de, mas deixa eu acabar de falar. <risos> deixa eu acabar de falar. Deixa, deixa eu molhar eu o bico. Deixa eu já estou que você já está pensando errado. Não, calma, calma. Calma. <risos> é, eu, eu vou te colocar a forma como eu vejo uhum. as coisas. É, eu uhum. vejo que as empresas elas querem criar algo pasteurizado. Uhum. E eu entendo que empresas, elas são criadas através de gestores, de pessoas. Exato. Existe um criador daquela Existe. empresa. Uhum. E quando eu estou falando de missão, essa missão tem que ser congruente àquilo que eu, dono dessa empresa, criador dessa uhum. empresa, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Uhum. Então, essa empresa precisa expressar isso Exatamente. que eu vivo. Porque se as pessoas que trabalham comigo não se identificarem com aquilo que eu faço, tem que ter congruência. Exato. Se elas não identificam aquilo que eu faço e colocam no dia a dia delas, aquela missão, para mim, ela já não é uma verdade. Não, ela é só um ela quadro. É apenas uma, é uma uhum. frase no quadro. Uhum. Então, eu não vivo aquilo. Uhum. Então, para mim, a missão ela deveria ser criada a partir do gestor, uhum. daquela pessoa... Do, uh, uh, uh, Filosófico hoje, né, Eu tô demais. Nossa. Tô demais. É porque Nossa. é 8 horas da manhã, né, meu irmão? É isso. É complicado, né? Pra, pra, no meu caso, que eu tô acordando agora, tá é, impressionante. Foi, foi. Mas eu, eu tô errado em pensar assim? Não, eu... na verdade, você não está errado. Uhum. Por quê? Nós temos que entender que a empresa surge a partir de uma pessoa. Uhum. Certo? Mas a pessoa não pode se confundir o tempo inteiro com essa empresa. Então, as estratégias institucionais de uma empresa, ela tem que ser o porquê da empresa existir. Então, as pessoas que ali estão, elas precisam entender o porquê que aquela empresa existe, para que que ela existe. A gente não pode romantizar as coisas. Eu costumo falar muito isso. Gente, empresa é um CNPJ, tá? Que, ó, isso aqui não tem sentimento. Um mais um, no final, tem que dar dois. Se não der dois, até logo pra você, matemático, pra você, matemático. pra você. Uhum. Então, a gente tem que saber separar o que é romântico disso e o que não é. Porém, a empresa CNPJ precisa de quê? Pessoas. Então, sem pessoas, não adianta você ter um CNPJ, uhum. que jamais você vai ter uma matemática. Uhum. Agora, é, é que, então, vocês assim, estão falando de uma coisa aí que, ah, é, não, que é assim... Deixa, deixa ela, deixa ela, é? peraí, peraí, deixa ela acabar. Ali. Então, ali, assim, sobre ali. as estratégias institucionais, ela tem que partir, sim, de uma pessoa, porque foi essa pessoa que criou aquela empresa, mas ela não tem que ser muito pessoal, não é o seu sonho, não é a sua missão, é a missão da empresa. Essa empresa existe para quê? Para quem? Para quem? para executar que tipo de serviço, uhum. com qual essência, com qual valor. Uma coisa que as pessoas confundem muito são valores. Valores, ética, respeito. Não, querido, você, você tem que nascer, você, a empresa, tem que ter. Isso não é valor que você coloca. Isso é valor humanitário. Valor é aquilo que você quer entregar para o seu cliente, que vai fazer com que o seu preço tenha valorização. Então, o que, que você entrega? Então, esses são os valores... Né? Então, vou, vou dar o exemplo da minha empresa. O que, que eu entrego? Pessoas qualificadas, é, é, resultados e verdade. Qual que é a minha essência? A verdade. Então, eu tenho missão, visão, valores e uma essência. A minha essência é o principal. Eu precisava do resto. Eu só precisava de uma coisa, da minha essência. Que dentro da minha empresa, a essência é a verdade. Porque eu trabalho. Ah, a verdade. Não, a verdade mesmo. Que se eu chegar na sua empresa e identificar que o problema da sua empresa é você, eu vou te falar. Deixa eu te falar, Tiago, sai. Uhum. Você é quem está atrapalhando. Como eu já fiz diversas vezes. Uhum. Quando eu vou entrar num cliente, eu sempre pergunto para ele, aqui, de zero a dez, o quanto você está disposto a entender o que eu tenho para te falar. Porque você não está me contratando para eu poder falar o que você quer ouvir. Se você for para isso, nós não vamos perder tempo. Obrigada, uhum. até logo. Então, muitas empresas que eu já vi, principalmente em Goiânia, por ser um mercado de empresas familiar, de gestão familiar, o problema é sempre a maioria, gente, é o dono. O dono. É eu sempre sou. o eu filho sou. querendo convencer o pai de trazer uma modernidade e o pai falando para ele assim, você quer me ensinar? Nós chegamos até aqui. Eu criei ah. isso aqui, meu ah, querido, você era nada. Aqui. Mas ah. as coisas mudam e, e, e, a, assim, e a outra geração precisa entender. Assim. Mas, enfim, quando eu criei a Atolity, né, passando daquela, daquela, eu fui trabalhar na Credicar, depois saí da Credicar, fui, fui trabalhar no Citibank, do Citibank eu fui trabalhar no Grupo Boticário aqui de Goiânia, que foi uma escola para mim, que eu não sei nem te falar. Só sinto amor por aquela empresa uhum. e por tudo que eu vivi ali, o quanto eu fui desenvolvida ali, quantas pessoas acreditaram em mim. Então, lá eu lidava com 700 pessoas. Porque o grupo é muito grande. Uhum. De lá, quando eu saí Mas de lá... Mas você já estava... É, é, é, a partir do, momento, aí com a, a partir do momento que eu entrei na Credicar, uhum. que eu entrei para poder... Aí, eh, lá eu fazia abertura de novos negócios. Então, eu viajava o Brasil todo, buscando. Uhum. O, o meu papel era buscar um investidor, montar uma EPS, que era uma empresa prestadora de serviço, que fosse vender cartão de crédito universitário. Você está vendendo dívida... Para um menino que, uhum. que não tem, onde não onde tem noção do que é a dívida, ah, né? é dívida. Então, isso eu fazia. Constituía essa EPS, fazia toda a composição de funcionários, contratava, treinava e mantinha ela. Então, uma vez por mês eu tinha que rodar cada uma delas. Então, eu viajava uma semana, uma semana sim, outra não. Né? Então, eu atendia o Brasil todo. Saí de lá, fui para o Citibank, porque a Credicar vendeu. Aí nós fomos para o Citibank. No Citibank, comecei a atuar como é, abertura de contas premium, porque lá ele tinha um, ele tinha um, um sistema diferente, não é como o um banco normal. Saí do Citibank, uhum. fui para o Boticário. Mas a partir do momento que eu já estava na Credicário, eu já tinha a minha empresa formada na minha cabeça. Eu já sabia o que eu queria. Então, eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas e processos. Foi onde eu comecei a ter uhum. mais intimidade com isso. Uhum. Então, a partir daí, a Tollity já estava criada na minha cabeça. Quando eu estava no Boticário... Que eu saí, eu saí do Boticário para montar a minha empresa. Falei, já deu. Agora eu preciso pensar em mim. No Boticário consolidou, então? Consolidou Total. a tua vontade de. Eu vou te falar de... onde. Hum. Aonde consolidou? Porque é uma empresa familiar, de gestão familiar, e muito bem estruturada. E muito bem comandada. Onde as relações familiares não se perdem. E, e... a sua criança era. Antes de você viver essa, essa realidade, existe uma crença aí? Sim, tanto é que uma dor que eu, vira, que eu vi a vida inteira, que era empresas familiares, gestão familiar mal feita, afeta as relações familiares. Então, essa era a principal dor. Uhum. Então, quando eu entrei no boticário, que eu vi que uma empresa familiar pode funcionar sem ser meu irmão que está mandando. Ah, menina, eu sou seu pai, você não vai fazer isso. Uhum. Ah, é meu tio. Ah, não, tem, não tem família, são cargos. É o gestor financeiro, uhum. é o diretor comercial, é o auxiliar, independente do nível de parentesco. parentesco. Uhum. Então, ali... Deu um, um start muito grande uhum. para mim. Então, eu queria trabalhar com desenvolvimento de gestão de pessoas e processos em empresas familiares. Deus me livre, qual é Deus né me livre. <risos> Qual que era o meu objetivo? Deus me livre, você só quer bucha. Mas qual que era o meu objetivo? Não deixar que as famílias se perdessem por conta de empresa. É. Mas, Débora, deixa, deixa as eu. As relações não se perdem. Um deixa eu voltar. É forte, né? é. Deixa eu voltar lá na, lá na que história ter, da. Aqui, ó, tem que ter uma missão. É. Qual que, era, qual, qual que era a minha missão naquele momento? A minha missão de criar aquela empresa era trabalhar as relações através da implantação de processos de desenvolvimento de pessoas. Tá. Deixa eu voltar lá na história, da, minha, na da, história, da, missão, na história da missão. Você, Você tem ah, a sua missão, Tiago? tem você falou sobre... Fazer dinheiro? Pode <risos> um pouquinho mais sobre muito isso. Muito dinheiro. dinheiro. Não, fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Você uh, falando sobre, essa, sobre a figura que se confunde ali, né? Do, do, do fundador, né? do uhum. empresário, do, do cara que pensou o negócio. Uh, com a empresa, muitas vezes ele desenha, ele escreve a missão sem muito fundamento, sem pensar uhum. os processos, a partir de algo que ele acha, o que uhum. ele gostaria uhum. para ele, uhum. não para o mercado. E aí, o que a gente vê no final das contas é uma empresa que tem um quadro bonito escrito, uhum. mas que não tem, mas não, um, não não tem pratica, um time. Né? É porque o time não está engajado. Exato. O time não consegue enxergar que aquilo ali é a verdade da empresa. O time não consegue enxergar que aquilo ali é a empresa. É Exato. muito mais algo que está na cabeça que às vezes o dono nem é aquilo, mas gostaria que ser, fosse, isso. gostaria de ser, <risos> mas de fato ele não traduz isso no dia a dia. E aí, no final das contas, o que a gente vê é uma empresa sem alma, né? Tiago, uma empresa sem eu vou espírito. Falar, as, as estratégias institucionais, elas devem ser mudadas uhum. constantemente. Uhum. Você não pode ser engessado, porque uhum. o mercado muda, as pessoas mudam. Olha, olha o que, que nós passamos, uhum. vindo de uma pandemia onde tanta coisa mudou, o mercado mudou, o perfil de consumidor mudou. Uhum. Entendeu? Então, assim, ela tem que ser maleável, é. ela tem que ser flexível. Ah, mas, mas, muito crescia, se fala, é, mas muito, é, se, fala sobre, muito <risos> se fala sobre. Muito se fala sobre propósito. Hoje você trouxe aí a história da essência. Uhum. Na sua visão, qual é a diferença de essência? E propósito. Que que a gente, como é que a gente dif diferencia isso? Eu dela? acho que o propósito é aquilo que você visualiza, é aquilo que você desenha, é aquilo que você deseja. Uhum. A essência é o que você é para poder atingir isso. Uhum. São as suas escolhas que você vai fazer para atingir esse propósito. Uhum. Porque se você não tiver ali determinado, desenhado, como você quer atingir aquilo ali, uhum. você vai se ver perdido nisso sempre. O seu propósito vai sempre estar mudando, porque a sua essência não é constante. Uhum. Então, você uhum. nunca vai ter um propósito firme e real. Uhum. Esse propósito vai estar sempre mudando, uhum. entendeu? E você não vai atingir propósito nenhum. Uhum. E o propósito, você acha que é algo que ele começa e termina? Ele tem início, meio e fim? Eu acho que tem que ter. permanece? Eu acho que tem que ter, senão não é um propósito, é uhum. uma ideia. Uhum. Propósito é para se cumprir. Uhum. Né? Uhum. Então, se for só, ah, é um propósito, ah, que lindo. Uhum. Vai levar com você pro caixão se você não realizar. Ah, eu tô triste porque eu não estou vivendo o meu propósito. Mãe. Eu escuto muito isso. Ixi, hum. Eu tô triste porque eu. Ah, tá, e o que, que você vai fazer para viver? viver esse propósito? Eu não estou vivendo o meu propósito, eu não estou vivendo a minha essência. Exatamente. Você uhum. não está vivendo a sua. Você não está tendo essência para realizar o seu propósito. Se você não está realizando um propósito. Seu falido. Você não tem nada. Então, tipo assim, melhor a essência seu, melhor sua. Melhor a sua essência. Olha, olha, olha só que engraçado. Quando eu falei para você que a, a essência da, da minha empresa é a verdade, é um, e, e não, é romano, não é deixando isso bonito, não. É porque pareceu é bonito. É real. Passe, é porque pareceu eu lindo sou assim. Pareceu romântico. Pois é, mas não é. Parece, não é. mas não é nesse sentido. É eu real. Vou te dar um exemplo. É, primeira coisa que eu faço quando as pessoas me procuram para fazer um, um regimento interno de uma empresa. A Bíblia, desse uhum. tamanho. Todo mundo acha que um regimento interno tem que ser deste tamanho. Primeira coisa que eu pergunto: você vai usar? Uhum. Você, você, vai, você vai usar? Você vai burlar suas próprias regras uhum. ou, ou é só para você falar que você tem? Aí isso é um cliente que eu tenho aqui de Goiânia, restaurante. Não, eu vou usar. Vou usar. Ou é só para ganhar na área trabalhista? É, é, isso? é, tem isso também. Não, isso aí é fato, né? Para falar que você tem. Uhum. Aí, eu, aí eu falei: então, tá. Então vou te dar um exemplo. sabe por quê? Hoje a minha essência, ela é, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesma. Se eu vou fazer um trabalho que não vai me valer de nada, apenas dinheiro, eu não quero. Claro. Real, não quero. Vai me custar um tempo, que às vezes eu vou estar deixando de dedicar a outro que vai me dar mais. Uhum. Né? Aí eu conversei com esse cliente. Falei, beleza. Então vamos falar aqui sobre horário de chegada. Porque não pode atrasar. Ele falou para mim, não pode atrasar. Ok, não pode atrasar. Uhum. Qual que é o seu limite de tolerância pela lei? Cinco minutos de manhã, cinco minutos de manhã, dez minutos por dia. É isso? Dez minutos. Não passa. Uhum. Ok. Tá certo isso, tá certo isso. Falei, então tá bom. Então vamos lá. Sábado, o bar tá bombando. Seu, seu garçom chegou 11 minutos. Com 11 minutos. O bar tá bombando. Você vai falar para ele, pode ir embora? Ou você vai falar para ele, entra rápido, vamos trabalhar? Aí. Falei, não, porque se você vai seguir as regras, você tem que estar tá disposto de falar para ele, pode voltar para sua casa, me dá sua bandeja e eu vou atender. Eu vou assumir o, a minha palavra, o que eu estou falando ali, a minha uhum. essência. Certo? Então, você vai voltar para casa, o bar está bombando, você precisa de um garçom. Mas na sua regra está dizendo que você não aceita nenhum minuto de atraso. Você estabeleceu. Você estabeleceu. Você não é obrigado a estabelecer. Uhum. Aí ele... Nossa, é verdade. eu falei, então não põe, é simples, não tem que ter, se, você vai ser, se isso é algo importante dentro da empresa, que pode prejudicar a empresa e que você pode ser flexível, para que colocar, se você não vai usar, deixa aí, não precisa pôr, na hora que o cara chegar, você manda ele entrar, depois você dá um pito nele, depois você faz alguma ação corretiva, dá depois Boiando, é ah, é corrigir, show, é. então, assim, Dá um pito. O que é dar um pito? É algo muito boiando. É algo realmente... Então, assim, qual que é... Aí, aí eu te falo, quais são os valores dessa eu empresa? convidado, mas eu perdi a piada aqui. Viu? Quais são os valores dessa empresa? Entregar para o meu... Atender com qualidade. Então, não interessa se o cara chegou atrasado ou não. O meu valor é que o meu cliente seja atendido. Então, eu vou passar Ele por é cima da minha... Da minha Não da minha regra, porque nesse momento você não tem mais a regra de chegar atrasado, mas eu vou passar por cima da minha, da minha raiva, e vou falar pro cara, entra, vai atender o cliente, porque o meu cliente não pode ficar sem ser atendido. Então você tem que escolher, você quer ser feliz ou ter razão. É isso aí. Basicamente este. é isso. Débora, você lida com empresas de todos, as, todos os segmentos, todas as uhum. naturezas, enfim, e, e conhece a realidade de empresas familiares, empresas uhum. profissionais. Você vem de, de multinacionais até, que você citou agora há pouco. E, e imagino que, que fazer essa leitura né, dessas empresas é algo muito natural para você. Uhum. É, eu tenho, nós temos dois exemplos aqui, nós temos dois patrocinadores que são... Uh, Uh, momentos bem opostos de, de, de negócio, de business. Por exemplo, uhum. nós temos uma empresa uh, multinacional que atua em vários países do mundo, como a empresa americana, uhum. é, e que é referência, que você não precisa muito falar do produto dela hoje. Como, se você pega uma fonte da letra, que é a Coca-Cola, você sabe quem, de você quem sabe que você está que falando. Que é. uhum. E nós temos, do outro lado, outra empresa que é uma startup, o Efrila. Então, nós temos aqui, de um lado, uma Centenária, uma Coca-Cola, uhum. uma empresa que, é, que diz por si só, que é conhecida mundialmente. E, do outro lado, o Efrila... Que é uma startup goiana. Que é mas demais, que né? Que é demais. Uma é startup goiana você conhece que faz que? ali Eu a Eu conheço conta... e, é. e, e é. já cadastrei. É. Estou precisando, inclusive, já fiz uma requisição oh. lá do... Um... O Kevin, ó, Demanda para você aqui, bicho. É. Demanda para você sabe. aqui. Ele sabe, ele sabe. Eu então, achei você sensacional. Tem, não é? Você tem dois, você tem dois modelos de negócios uhum. extremamente distintos. Mas e eu pai, vejo que... Né? É, é mas, mas em timing, em modelo de negócio, uma startup que atua em cima de, de tecnologia, inovação, uhum, enfim, uhum. Uh, e outra uma empresa com centenária, com a marca consolidada uhum. mundialmente, enfim. Como é que, como é, que é lidar? Ambas precisam de gente, ambas precisam de pessoas. Na verdade, todo negócio precisa de pessoas. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Como é não, que é lidar? Existiria. Imagina você lidar com dois, dois business totalmente diferentes. Uhum. Como é fazer retenção numa empresa... Uh, centenária, uma empresa uhum. com a marca consolidada uhum. e uma empresa que está começando. Não dá nem para dizer que está começando, mas que é que é um modelo realmente de negócio diferente, que inclusive põe gente no mercado. Põe é gente no mercado. Como é que como é que é fazer isso? Qual que é essa essa essa, essa diferença essencial de uma para outra? O que que elas, o que, que na sua visão elas precisam fazer de diferentes para reter e o que elas Devem fazer igual o que o Efrila, que é uma, uma startup uhum. nova, precisa se espelhar numa Coca-Cola? E o que uma Coca-Cola pode aprender com o Efrila, uhum. né? no modelo de negócio inovador, enfim, na sua visão? Primeiro de tudo, é, tudo começa no processo de seleção. Uhum. Não tem como. É o processo no qual você vai trazer as pessoas para trabalhar na sua empresa. Então, esse processo, ele tem que ser muito bem desenhado desde o começo. Uhum. Há pouco tempo, eu te falo, há pouco tempo, as pessoas ainda não entendiam e ainda não entendem a importância de um processo seletivo para uma empresa. Uhum. Não entendo. Todo mundo acha que é a indicação, ou você recebe ali o currículo, você vai entrevistar o cara. Como que você faz a entrevista de emprego? Você pega o currículo e vai questionando a pessoa daquele currículo. E eu vou contar uma coisa para vocês, é tudo mentira. Currículo é a coisa mais mentirosa que tem. Uhum. Para começar aí. Certo? É, a entrevista. Forte isso aí. Forte. Acredite em mim. A entrevista, a pessoa vai preparada para confirmar a mentira do currículo. Uhum. Então, é preciso é, quebrar essa formalidade, esse jeito que o processo seletivo é feito, que é o que a gente faz. Uhum. Então, o um processo seletivo, a gente leva conversas para outros níveis para outros processos porque a pessoa que está ali, eu, não, eu preciso saber dela. Uhum. a questão técnica dela ela não tem como me provar numa entrevista de emprego é soft skills a não ser na, que eu pegue aula, ela uhum. e falou que é uma vaga de mecânico e uhum. conserta aí deixa eu ver uhum. quando você fala eu preciso saber dela você quer descobrir a essência dela ela saber se casa é com a minha empresa de nada adianta olha eu sempre passo essa informação essa informação é riquíssima hoje 92% das empresas contratam por questões técnicas e demitem por questões comportamentais antes do período de experiência. Uhum. Por quê? Porque todo mundo contrata assim. Débora, eu estou precisando de alguém rápido, urgente, um vendedor. Para ontem. Para ontem. Ninguém se prepara para movimentar uma equipe. Uhum. Ninguém se prepara para falar assim, bom... Daqui dois meses, esse cara aqui já não está me mostrando o resultado. Como ele não acompanha, ele não tem uma gestão comercial decente, ele não sabe que esse cara está caindo. Uhum. Certo? Então, bom, eu vou tentar, durante dois meses, reter essa pessoa, tentar desenvolver ela em alguma parte. Porém, a chance dela sair é grande. Então, já vou começar a procurar agora. Então, ninguém faz isso. E eu certo. Todo mundo vai atrás de um processo de seleção no desespero, ele acha que eu vou aqui, ó, digitar alguém no computador, apertar, vai imprimir uma impressora 3D uhum. e eu vou entregar ela pronta, falando bonito, sabendo tudo da empresa dela. Uh, e não legal, é assim. Legal, e sim. Dá para fazer startup nesse negócio. Quem me der, estou pronta para investir, se, se, se, se existir. Uhum. Ou também acha que a pessoa vai falar assim, Débora, eu estou precisando de alguém. Eu vou falar, claro, só um minuto, vou abrir uma gaveta, tem várias pessoas uhum. ali, eu vou tirar e falar, está aqui. Não é. Eu até tenho uma gaveta cheia de pessoas disponíveis. Eu tenho o meu banco de talentos. Uhum. Mas essas pessoas têm que casar com a cultura da sua empresa. De nada adianta... Eu dei um exemplo esses dias. Eu estava respondendo umas, umas caixinhas. Eu tenho um cliente que ele vende moda surfwear. Você vai lá na loja dele, é todo mundo surfwear. Uhum. Todo mundo tatuado, com piercing. A galera trabalha de bermuda, aquele estilão gostoso e tal. Eu vou colocar uma pessoa... É, formal, lá dentro? Tradicional. Colo coloca lá. Formal, eu, eu, tradicional? Eu vou, eu vou Essa pessoa lá. não vai se encaixar. Ele pode ser um excelente vendedor. Uhum. Pode ser o cara. Ele não vai saber vender aquele produto. Porque ele não se identifica com aquele produto. Não está na linguagem. A gente né? só vende aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente conhece. Eu não preciso nem gostar, mas eu preciso conhecer, pelo menos. Uhum. O gostar já é o plus. Uhum. Já é. Acabou, esse cara, ninguém para ele. Deixa se eu. ele realmente gostar. Uhum. Mas conhecer é preciso. Então, começa aí o processo, uhum. na seleção. Então, qualquer uma, Coca-Cola, Efrila, qualquer empresa, você tem que saber o que você quer contratar. Uhum. Quer contratar isso? Ok. Então, a minha empresa quer pessoas com esse perfil comportamental, uhum. porque a minha cultura organizacional é essa. Ah, ok, agora já está ficando mais fácil. Deixa eu, deixa eu botar aqui que na hora que eu der o enter, vai imprimir a pessoa certinha. Uhum. Ah, eu quero que a pessoa faça essa atividade. Ok. Quais são as atividades principais do que você quer que ela faça? Porque a pessoa não vem pronta. Claro. Ela não vem pronta. Você tem que estar disposto a desenvolver. Uhum. Uma coisa, ela pode ser... A, o principal ação, por exemplo... Não, ela tem que ser expert em Excel. Uhum. Então, tá tudo bem. ok. Ok. Então vai ser em Excel, então a gente vai buscar isso. Então a gente tem que determinar aquelas prioridades para encontrar essa pessoa. Uhum. Qualquer empresa, Coca-Cola, pode ser a empresa que for grande, pequena, do tamanho que for. Ela tem que saber o que ela quer contratar. É. É. Sabe uma coisa que eu vejo, Débora? É, quando, eu, quando eu avalio né, a, o formato de trabalho de uma startup e o formato de trabalho de uma empresa tradicional e forte, como a Coca também, eu vejo que ambas têm muito que, que contribui uma com a outra, mas eu vejo, por exemplo, no caso da startup, o lance da aproximação. É muito importante. A aproximação uhum, do dono. Exato. É claro que nós estamos falando de uma empresa que começa, na maioria das vezes, com uma estrutura muito pequena de pessoas. Uhum. E ela consegue fazer isso por muito tempo, inclusive a partir de, de freelancers, Sim. trabalhando para ela em vários lugares do país, enfim. Uhum. Essa flexibilidade é muito legal. Essa aproximação, ela gera um compromisso, um vínculo com uhum. quem está chegando, chegando ou quem está ali ajudando no é processo. Tá, é a identificação, é Sim. a integração. É. Só que aí você vai, por outro lado, numa tradicional, numa empresa já estabelecida, ela não faz, ela não faz não mas faz. aí ela tem algo que também pode ajudar muito, que é um processo claro e definido de avaliação de desempenho, processo de, de definição de papéis, de carreira, Aham. isso também atrai, isso também retém na minha visão. Uhum. Por quê? Porque imagina Porque que já você... já é uma marca, você já tem aqui, por exemplo, a Coca, já uhum. é uma marca. Uhum. A pessoa trabalha ali, uhum. nossa, eu trabalho na Coca-Cola. É. É, e, ele, e ele sabe com clareza onde ele pode chegar, uhum. onde ele quer chegar. Bom, pega aqui a, a tua realidade, você era filha do dono, um negócio que poderia, você podia estar espalhado em todo o Brasil hoje, mas você olhou para ali e falou assim, cara, isso é pequeno para mim. Isso é pequeno para mim. Claro, você olha para uma coca, puxa, eu tenho aqui uma escala hierárquica que, que eu posso alcançar, mas eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar nessa Sabe escala. Sabe qual está a diferença da Coca e, do, e da Efrila, por exemplo, de captação de pessoas para trabalhar ali? Uhum. Quando a pessoa vai trabalhar na Coca, ela está buscando um plano de carreira. Uhum. Quando a pessoa vai trabalhar no Efrila hoje, ela tá com uma paixão. Uhum, uhum. Um negócio novo. Ela tá vendo ali possibilidade de contribuir. Uhum. Ele vai contribuir como na Coca? Coca já é a Coca. Uhum. Certo? Uhum. Não vou mudar nada ali dentro. Uhum. Mas eu posso construir uma carreira, ok? Claro. A pessoa que é carreirista. Porque tem isso. Tem a pessoa uhum. que quer ser carreirista. E tá tudo bem. E está tudo, tá tudo certo. Excelente. Meu uhum. marido é um excelente carreirista. Uhum e tem pessoas que não quer que uhum. quer ter o, o seu ali então quando uhum. uma pessoa vai para o pô, um negócio pequeno né assim um negócio tá começando agora que que eu vou fazer ali não, uhum. o cara tem que ter... Nossa, não, ali eu posso fazer muita coisa. Uhum. Porque ali ainda é um oceano. Uhum. Limpo. Ele, pode, ele tem, pode ter o dedo dele no pode desenvolvimento. Pode ter o dedo dele. Ele vai contar ter... que ele ajudou a desenvolver é a ferramenta, a é. solução. Então, assim, e essa diferença uhum. se dá na, na parte mais importante do um processo seletivo, uhum. que é a integração. Uhum. Que é depois que o abençoado já está contratado, uhum. ele vai chegar na empresa. Ele precisa saber onde ele está chegando. Uhum. Ele não pode ser só, oh, chega aí, muito prazer, esse aqui é o José, tá uhum. gente? O José vai trabalhar aqui conosco. Olha que legal o José. Uhum. Diga oi, José. Uhum. <risos> oi, pessoas. Uhum. Então assim, não, José, vem cá. Antes de você entrar aqui, deixa eu te apresentar essa empresa. Te uhum. apresentar. Aí as estratégias institucionais têm que fazer sentido. Uhum. Esse cara tem que entender o que que aquela empresa quer, para que que ela serve, quem que ela atende, qual que é o público dela. Que, quais são os valores que eu vou entregar pro meu, do meu produto para o meu público? Uhum. Então, ele tem que saber entrando aonde ele está entrando. É. É, você fala de uma coisa que, que eu também fiz consultoria muitos anos para a empresa e muito atuando nessa parte do desenho estratégico, do planejamento estratégico. E o que eu percebia é, muito do que você disse, o cara acaba querendo, escrevendo aquilo que ele quer ser ele, não o negócio. Uhum. E ele confunde muito missão e propósito. Porque, no meu entendimento, o propósito está ligado a uma dor que se resolve para o mercado. Uhum. O propósito é como o meu negócio, o meu business pode, de fato, resolver uma dor, uma dificuldade que existe de um público que, via de regra, é um público grande, um público uhum. que escala. Então, aquela dor é latente, como a minha empresa, o meu negócio, aquilo que eu pensei, aquilo que eu faço, é pode que resolver, contribuir né? lá na ponta. Uhum. E a missão está muito ligada assim, aos desejos da empresa, de como ela, como ela pensa, como ela quer ser de fato, enfim. E aí ele acaba comunicando. Na minha visão, a missão ela é para dentro. São desejos internos, e aí não apenas o dono, mas está ligado também ao que a empresa é no dia a dia, o que a empresa hum, que trabalha, pra quê, né? que ela existe para quê. Hum. Né? Então, é muito importante isso. E o propósito não, o propósito para fora. Então, missão para dentro, propósito para fora. E no meio disso tudo está a visão, hum. que é onde ela quer chegar. Como Agora, ela onde vista. ela quer chegar em quanto tempo? E aí quando tudo isso não é claro, esse bate-cabeça fica ali entre dono, colaborador, gerente, direção, supervisor, é, é, é, você tem um monstrinho criado, você é. tem uma empresa sem alma, uma você empresa sem cultura. estrutura, você não tem cultura. E, e aí, aí não adianta você escrever que tem lá é X real. valores, porque as é. pessoas olham para aquilo e falam isso é mentira. Uhum. Isso que está escrito aqui não é verdade, não é isso que a gente faz, não é isso que a gente vive. Então é, visão tem que ter com muita clareza. Onde o que eu quero ser, e aí é lá na frente mesmo, é futuro. Olha, em quanto tempo eu quero ser? Isso. Por isso que eu falei Porque que as estratégias todos começam que ser interligadas sempre. E todos começam a trabalhar para que em X tempo eu seja aquilo, a empresa uhum. seja aquilo. Só que no meio disso tudo tem algo que acontece, as coisas mudam, você citou? Totalmente. Pandemia acontece. quando então você está enfim. lidando com pessoas, que é coisa mais imprevisível que pessoas. Mais imprevisível. Aí entra o famoso, a famosa necessidade de criar os planos de ação, né? para poder corrigir as rotas e quem é. sabe até rever a estratégia. Uhum. Né? Que você faz um planejamento para um, dois, é. três, cinco anos, mas no meio disso, todas as coisas mudam, o cenário muda, a política muda, tudo pode mudar e você pode ter que fazer, que parar e, e fazer, uma, fazer uma mudança ali. É, e isso impacta diretamente na, na retenção de talentos, né? Eu vejo. Total. Assim, ó, a, uma pessoa hoje em dia só fica numa empresa se ela enxergar alguma coisa ali. Uhum. Se não, ela vai trocar por qualquer 100 reais a mais, por qualquer benefício a mais, ela uhum. vai trocar. Normal, o mercado é assim. Isso você está falando uhum. em geração ou não? Isso é gera... Principalmente agora. Principalmente? Principalmente. Uhum. Porque é tá, uma geração tá que não. Você muito. Muito. É, a geração Z ela, é, ela, é, ela, é, ela tem grandes particularidades. Ela é uma geração. A, a, a geração Z é de. É de. É de 2000 é é. é. a 2020. É que é os milênios. É. Né? É, uhum. Então, assim, essa geração ela é uma geração da inovação da inteligência acima daquilo que a gente esperava da sabe Sim. mas mas é uma mas é uma geração sem compromisso sem comprometimento por isso muitas vezes é, a, a, o que eu mais escuto dos meus clientes é assim gente as pessoas não querem trabalhar querem mas elas querem trabalhar do jeito delas você está disposta Deixa. empresa você está disposta é isso então assim elas não seguem mais aquele aquela tradicional Aquele emprego Ouvi. tradicional. E é preciso adaptar. Mas ele também tem que entender que não é só adaptar a ele. Ele também tem que adaptar ao claro. mundo. Ele tem é que isso. ser responsável. Ele tem que ser comprometido. Então, está tá ainda havendo esse choque. né Mas é, essa, essa a gente vive um choque de gerações. Porque hoje em dia nós temos a geração X, que é ali dos nossos... Do, do, dos, dos nossos pais, que veio com uma criação de trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. A família você cuida, mas você cuida com culpa, porque você tem que trabalhar muito para poder, porque já o pai e a mãe trabalham fora, uhum. né? Então, por exemplo, os meus avós, meu avô trabalhava, minha avó ficava em casa cuidando. Uhum. Então, os filhos tinham aquela imagem do homem provedor e da mulher fortalecedora em casa. Já na geração do meu pai, o marido e a esposa tem que trabalhar igualmente. Uhum. Só que a mulher tem que ainda ser mais flexível um pouco, porque tem filhos, então o homem ainda é o provedor, a mulher é um complemento. Da minha geração para cá, não tem mais isso, não tem mais homem ou mulher provedor. Uhum. Às vezes a mulher é muito mais provedora. Vou te dar um exemplo, Essa semana eu estava em São Paulo, fazendo um processo seletivo, uhum. É, e uma candidata virou para mim Aí eu perguntando para ela tal, Como que ela se organizaria financeiramente Ela tem um filho pequeno, de seis meses Falei, como que você vai se organizar Em relação ao seu filho, tal, tal, tal Ela falou assim, não, hoje nós conversamos O meu marido vai parar de trabalhar E eu vou ser a provedora E ele vai cuidar do filho Pensa, é isso aí Entendeu? Então essa geração nossa agora Ela é uma geração onde os homens Por mais que exista desigualdade, enfim é, o homem e a mulher são provedores igualmente. Igualmente. Uhum. Igualmente. E o que é muito ruim, porque se perdeu muita coisa, cavalheirismo, enfim, né? Ai, ah, Débora, o vamos que, que que entrar né? Vamos entrar nesse assunto, isso, não, isso aí é, é, é, é o quanto custa, né? Exato. Custa. Então, exato. Ah, Eu não, mulher. maldita mulher queimou. O sutiã, se eu encontrasse ela, eu desfregava o sutiã na cara dela. Queimou o sutiã. Querida. E o que queimou o sutiã. É, não, não, não tinha mais nada para fazer. Né? É. Então, assim, é por isso que vai mudando tanto. Então, é. o consumidor muda, o mercado é. muda. Hoje você não tem que falar mais com um homem ou com uma mulher. Claro. Você tem que falar com uma pessoa, independente do gênero que ela tenha, do que ela pensa, como ela é. Sim. E aí entra muito, eu quero voltar de novo agora no Efrila. Mais uma vez que o Efrila é uma, para mim, é uma... É um case já, né? o Equifrela tem 16 mil, 16 mil pessoas, freelancers cadastrados. Não, é maravilhoso o dia São que o... São empresas. mais de 4 mil empresas é. que já, já, tomam, já tomam serviço, já pesquisa, já buscam. É, em quatro meses de operação, os meninos fizeram mais de 3 e mil contratações. E você sabe por que o Equifrela já deu certo? Ah, e, porque ele vai, e que ele vai ter vai uma, uma escala mais, de crescimento? Né? Ah. Porque... E aí eu já estou falando para você a minha visão como cliente, uh -huh. tá bom? Você já usou? Já. Ah, hum. que Juro. show. Uh -huh. que e vou usar para uma ação que vai ter mês que vem com 10 freelancers. Que show, que bacana, uh -huh. mas continue. Então o que, que acontece? Por que, que ele vai dar certo? Porque ele pegou uma coisa, ele, ele atende esses freelancers, são uh -huh. geração Z. Uh -huh. Mas era nisso que eu queria okay? chegar, por favor. Essa geração... É o que ela quer fazer o que ela quer do jeito que ela quer na, na hora, hora que ela quer, quer imediatista certo uh -huh. receber rápido então o efrila é uh -huh. <risos> o efrila veio trazendo para essa geração responsabilidade não uh -huh. peraí, aí querido você uh -huh. quer isso aqui quer mas você vai ter que seguir essas regras aqui tá uh -huh. meu bem se você não fosse perde isso uh -huh. se você só pode tantas vezes na mesma empresa uh -huh. você tem que se comportar assim Uhum. Oh, isso é genial. Perfeito. Isso é genial. É, porque então ele, ele, é pontuado, tá educando, né? Aham, ele está educando. Ele está educando essa geração que não tem. Aham. Não é que não tem educação, mas que não tem essa educação corporativa. Que não, não entendeu isso ainda. Que não ainda, entende enfim. como a roda uhum. funciona ainda. Uhum. Que não uhum. é do jeito dela. Mas ainda. aí ele entende ainda. de uma forma que, se uhum. ele não faz, ele é penalizado. Exato. Que não dá tem mais esse sonho carreirista. Hum. Como Que não tem esse sonho Exato, carreirista Exato, que não tem, porque é, que de é muito imediatista. Empresas, Eles e... querem criar. Eles querem uhum. ser donos da criação, é. pra... eles querem mas, ser... Mas era isso que eu... É isso paixão, que eu fiquei... eles têm muita paixão. Foi, foi nisso que eu quis chamar a atenção, porque entender sobre o comportamento da geração, e o Robledo não, trouxe é isso para é ele é importante, porque quando você pega... Você não pode trazer um carreirista... Hoje, para trabalhar numa Nunca. startup que começou a rodar 4, 5, 6 meses e tá já todo vapor. Porque até o time de entendimento ali, vai, vai levar um tempo. Vai, vai acontecer, mas cedo ou mais tarde ele vai precisar de um CEO, de um conselho, uhum, de um conselheiro. Uhum. Tá tudo certo, vai precisar. Mas não é essa fase, não é não esse é. momento do negócio. Por né? isso que eu falo, contratação são pessoas certas, nos lugares certos, na fase da vida correta. Uhum. Você vai lembrar quando eu te falei... Sobre o caso de uma vendedora. Uhum. A pessoa ela, ela tem um, um sonho uhum. de trabalhar com moda, mas ela já, querendo ou não, ela já passou do time de investimento nisso. Uhum. Mas, no fundo, ela é uma excelente vendedora. Então, ela quer, ela sabe que ela precisa se firmar em algo, já para uma questão de necessidade de vida, uhum. que já não dá mais para ela sonhar tanto assim. Uhum. Então, assim, sonhar é lindo, é romântico, mas se você só sonhar, você não come, você não vive, você não faz nada. Uhum. Então, a gente tem que ser realista. Claro. Nossa, que lindo o seu sonho. Você tem condição de realizar ele? Não, mas você tem que criar a condição. Não, peraí. Depende uhum. da sua vida. Dependente de como tiver a sua vida, você tem como criar, não. Uhum. Ou então você tem que se organizar aqui primeiro, vai levar um tempo, para depois você se dedicar a isso. Uhum. Então, a gente tem que ser realista e coerente. A gente tem que ser coerente. Por mais que eu ame moda, eu tenho que saber o time disso na minha vida. Uhum. Então, primeiro, eu preciso me estabelecer como uma profissional em tal lugar para ter a condição de seguir esse sonho. Mas que ele seja um sonho, um prazer, um desejo, uhum. né? Algo gostoso de fazer. E não que ele se torne um pesadelo porque eu não consigo viver dele. Debora, é, em 2020 houve uma ruptura, né? Uma ruptura é, é, é, é, mundial, né? Uhum. É, com que com que aconteceu, com que nós vivemos, uhum. né? É, dentro dessa relação de trabalho, é, o, o que, que verdadeiramente mudou? Nós, vive, nós começamos isso em 2015, que o mercado de trabalho começou a mudar quando a gente teve aquele boom de empresas demitindo e tudo mais. Então, a partir dali, as pessoas já começaram a mudar. Então, quando chegou em 2020, as empresas já estavam recuperando daquele boom de 2015 como equipe madura. Certo? Mas aí veio a pandemia e eles tiveram que escolher quem demitir e ficar com aqueles que faziam mais por menos. O uhum. que, que aconteceu? Essas pessoas boas, pessoas excelentes, foram para o mercado, treinadas, capacitadas e tudo mais. Mas elas não foram para o mercado sendo preparadas para serem donas de seu negócio. Elas uhum. eram carreiristas naquelas empresas. Elas eram top naquela empresa. Um excelente diretor financeiro, uhum. um excelente social media, demais. Enfim. E ela foi para o mercado. O que, que ela fez? Recebeu seu acerto. Né? Ali, bacana, porque ela foi demitida, porque a empresa não tinha condição de continuar com ela. Foi, cara, vou montar meu negócio. Eu sei, vou, vou montar. Quantas e, hoje o povo fala de desemprego, não é desemprego, as pessoas estão na informalidade. E as pessoas hum, estão hum, trabalhando. Estão trabalhando. Elas é. estão na informalidade. Então, daí, essas pessoas boas começaram a empreender. Vamos montar um negócio aqui, outro ali, um bolo no pote, um não sei o quê, um, um, criar um negócio, criar um produto, criar... Foi. Só que a gente sabe que agora, bom, bom para mim, por um lado, sendo bem egoísta, que o mercado vai movimentar e essas pessoas vão voltar para o mercado. Uhum. E hoje, que eu vivo desde 2020, um apagão de talentos, que não uhum. existem, não existe, não existe, eu nunca vi isso. Eu trabalho com isso há 15 anos. Eu nunca vi uma falta de mão de obra tão grande assim. Uhum. Principalmente na área de venda, certo? Então, o que, que acontece? Essas pessoas vão voltar. Eu, eu estou assim, esperando. Uhum. É o que Por quê? Tá... Porque eles vão quebrar. Infelizmente. Eles não estão preparados. Eles não estão preparados. Então, eles vão pegar... Aí, olha... A história mostra isso, né? Exato. E olha onde eu fico triste real. Onde eu fico triste real. Essa pessoa devia ter, sei lá, uma média salarial de uns 10 a 15 mil numa empresa. Uhum. Vai e volta. Pegou todo o seu dinheirinho, uhum. investiu um negócio. Não também procurou se capacitar para isso, porque ela também acha que ela sabia. Uhum. E na pandemia você teve diversas uhum. ferramentas dispostas para você aprender e as pessoas não usaram. Uhum. Então, o erro também é dela. E ela vai voltar para o mercado quebrada, sem dinheiro, desesperada, aceitando qualquer proposta. Uhum. Então, o que ela valia, 15 a 20, ela vai voltar valendo 2, um, 5 no máximo. Uhum. Você é um cara foda. Aí eu te falo, as empresas também não preparadas e imaturas, nossa, mas essa pessoa é muito boa, uhum. não quero. Oi, como assim, meu querida? Pega esse abençoado, porque ele está precisando. Uhum. Ele tá disponível. Ele está disponível, o mundo é outro, Acabou. Tem, a pandemia mudou. Não, mas, olha, olha, <risos> olha, não, olha mas o cara já fez isso. Não isso, isso aqui dentro. Cara, esse cara quer ganhar 5 mil, ele vai sair. Vai sair não. Ele vai sair não. Ele já saiu, ele se ferrou, agora ele precisa voltar para o mercado. Agora, você não quer uma pessoa boa? O uhum. que, que você quer, então? As empresas também não sabem o que, que quer. Elas não sabem o que elas querem. Ela quer alguém maravilhosa, ela quer pagar pouco, mas na hora que ela acha alguém disposta, ela fica desconfiada. Então, assim, hoje... Nós precisamos pagar para ver. Uhum. A empresa precisa pagar para ver. Mas o, o que está acontecendo, por exemplo, com as big techs? Que demitiram a rodo, né? Sim. É, é, ultimamente aí, Facebook. É, o único que estava faltando aí é. é, é demitiu, é, entre aspas. Se, se eu não me engano, era, era a Apple, né? Que parece que, que demitiu também uma pancada de Mas gente. Mas entre aí, aspas. Né? Sabe por que eu estou te falando ah. isso? Porque vai contratar de forma terceirizada. Principalmente é no a Brasil. E aí, essa questão da, pe da pejotização, como é que você olha isso hoje? Eu acho que nós não estamos preparados culturalmente para isso. Eu acho que tinha que ser assim. Acho que a pessoa é meritocracia, produtividade e resultado. Uhum. Você tem que ser dono daquilo que você produz. Você tem que ser responsável por aquilo que você produz. Claro. Autoresponsabilidade. Nós não somos criados para isso. A nossa cultura é outra. Tanto é que hoje eu vejo várias empresas. Ah, eu quero contratar PJ. PJ não, peraí, qual que é a sua ilusão? de contratar PJ. Você acha uhum. que você vai contratar PJ, você vai ganhar o quê com isso? Ah, eu não vou pagar imposto. Pera, dependendo é melhor, não. É isso aí. Dependendo é melhor, não. Porque você corre um risco e você não vai ter a responsabilidade sobre aquela pessoa. Porque nós, culturalmente, somos assim. Se eu sou PJ, eu sou dono de mim. É exatamente. Eu vou entrar aqui, eu vou chegar a hora que eu quero, eu vou... Eu não, peraí. Não, você, quer... você é PJ, eu sou PJ, você uhum. quer trabalhar na minha empresa? Quero, então você tem que seguir as minhas regras. Eu vou te visitar na sua casa. Eu vou chegar na sua casa, vou fazer o que eu quiser na sua casa. Não preciso respeitar as regras da sua casa. É minha casa, minhas regras. Eu é que escolho. Eu escolho se eu quero fazer parte das suas regras ou não. Uhum. Ah, para mim, ok. Então, mas nós não somos preparados para isso. É isso aí. Nós somos educados a viver de ajuda. É isso. Você contar que você se abre para o cara que é PJ, ele está aberto para poder fazer outras coisas. Não, e outra. E fazendo a, a outras pro... coisas, ele pode pegar Ele está um ali, ali com você. Qualquer pessoa que oferecer algo com a possibilidade melhor para ele, tchau ele e benção para você. Ele não tem comprometimento uhum. com você. Uhum. E você não tem como cobrá-lo, né? Não pode cobrar né? por isso. Não pode. Uhum. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Porém, preciso mudar essa cultura. Sabe uma coisa que eu falo muito? Eu vou te falar uma dor do meu negócio na parte de recrutamento e seleção. Olha só. As pessoas não vão, ok? Eu marco entrevista, eu marco tudo. Acontece, eu né? faço, na hora que eu mando ele para você. Acontece. Ele não vai, e, eu, e a pessoa só manda... Aí o cliente manda para mim, ele não veio, e eu, eu... Eu sou responsável por aquela pessoa, entre aspas, porque uhum. eu sou responsável por ela até Você certo ponto. Você fez o ponto. processo, claro. Eu não tenho como pegar o cara na casa dele e levar. Eu já paguei Uber para candidato, ônibus, uhum. eu já fiz um monte de coisa uhum. para garantir para o meu cliente que aquele candidato vai. Mas eu tenho responsabilidade até certo ponto. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não vão. Eu já contratei, já tive pessoas contratadas com exame admissional na mão, que no dia de começar não desapareceu. Uhum. Por que, que você acha que isso acontece? Porque não tem comprometimento. Por quê? Porque é de graça participar de um processo seletivo. Que eu vou falar que gera polêmicas. Uhum. Mas eu é ainda eu vou agitas. lutar para isso mudar. Sabe cê, por quê? Você quer, pra, cê quer cê participar, quer... É, é, é quase vestibular. Você quer participar, não é, paga não, vestibular? Não, não é vestibular, sabe o que, uhum. que é? Você não paga participar de um concurso público? Sim. Uhum. É claro. um edital, poxa. Claro. Então, o processo de recrutamento e de seleção, também. ele tem, tem que regra. ter regra para todos os lados. Para o cliente, espera aí, você não pode querer tudo que você quer também, não. Essa pessoa não existe que você quer. Essa pessoa, geralmente, a pessoa que o cliente quer não existe. Uhum. Certo? E o profissional, ele tem que ter responsabilidade, porque essa empresa está gastando, essa empresa está investindo, e ele também tem que ter. Então, você quer participar desse processo de seleção? Quer então, para você se inscrever com seus X reais. Se aplica aí. Não é um valor exorbitante. Exorbitante. Porque o cara está desempregado. Mas né? o cara mas é tem o que gerar um compromisso. Uhum. É um compromisso. Você não participa de nada no governo sem pagar um edital, cara. Uhum. Uhum. Uhum. Aí por que, que ele não vai? Por que, que ele passa hoje em dia? Eu sofro isso dentro da minha loja. A pessoa passa semana, uma semana ali, que você tem até 14 dias que você pode fazer com era de teste e tem que ser remunerado. Uhum. 14 dias ela, identifiquei. aí ah, aconteceu um problema pessoal. aí você tem que pagar os 14 dias para ela, ela ganhou 14 dias ali, ela vai fazer uhum. mais 14 dias em outro lugar. A pandemia ensinou ela a ser assim. Uhum. Sabe? Não na maldade. Hoje eu acredito que muitos casos são, mas na pandemia foi instinto de sobrevivência. O cara precisava sobreviver. Ele fazia, ele fazia. Então ele aprendeu a se virar. Ele aprendeu a trabalhar de manhã no lugar, de tarde no outro como uhum. bico. Uhum. Débora... É muito bacana esse papo, mas eu queria trazer uma, uma outra frente para nós, uma outra, uma outra discussão, que também está ligada a outro patrocinador que nós temos, que é a vox 2 Vox2U está aí? Está presente? Aliás, a... a, a... A Débora fala bem, né? É disso tá. que eu quero... Eu vou, Falemos eu sobre isso. O... E eu vou fazer o Masterclass dele. Aí, tá vendo? tá vendo, tá vendo, Vox? Já tá dando resultado Ela não ia fazer, não. Como ela viu a marca aqui agora, viro... o... nesse Deixa podcast... eu, falar, eu tá? provas, posso te mostrar ali minha inscrição. Aí, trabalho com provas. Sabe aonde eu comprei? Lá no UpSummit. A minha essência é a verdade. <risos> Exatamente, eu tenho provas. Eu tenho provas. <risos> Mas a... a... A Voxhur é uma empresa hoje que tem escolas e unidades espalhadas em todo um o Brasil. Crescimento rápido e. Crescimento avassalador. Louco, né? Eu penso, do lado de cá, fazendo uma avaliação também está muito ligada a toda essa, essa atmosfera de pandemia que nós vivemos, uhum. onde as pessoas tiveram que se readaptar, reinventar, reinventar a sua comunicação, tá, tá ligado a esse momento de rede social, enfim. E, além de tudo, a Voxiu está montando, acho que mais duas lojas em Goiânia, acho que no, no, no República Mall e também no, no, República, República e no, no Metropolitan acho que é isso mesmo. Está uh, partindo ali do Flamboyant. Uh, porque eles têm uma demanda realmente muito grande, cresceram muito, né? Vem As crescendo muito. se comunicar, saber vender. É. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, né? Uhum. Você tem uma empresa como a Vox que, que que ajuda, que contribui, que, que tem feito esse trabalho maravilhoso aí. Qual é a importância? Qual é a importância da pessoa que está buscando o mercado agora? Ou daquela que quer se manter ou quer fazer essa trajetória de crescimento de, dentro da, das empresas, qual a importância da comunicação? O quanto saber se comunicar? Porque falar sobre comunicação para você, que é uma ótima comunicadora, para nós que vivemos uhum. isso, usamos isso o tempo uhum. todo, é, é uma coisa. Mas e para aquele profissional que está buscando uma colocação, aquele Mas que está dentro trego, da né? empresa, uhum. que está buscando se firmar, que está buscando consolidar a sua carreira. Como é que você tem visto hoje? As pessoas estão pensando nisso, as empresas têm valorizado esse lance da comunicação uhum. e, e o quanto, quanto esse mercado tem se movimentado na sua visão? Quantas pessoas têm se movimentado para isso hoje? Não, eu acho assim, a comunicação hoje, principalmente, onde as pessoas são mais imediatistas, ela é essencial. Uhum. Porque eu tenho... Um minuto para me comunicar. Nesse um minuto eu preciso falar o que eu tenho que te falar, eu preciso te vender aquilo ali. Uhum. Independente da informação que seja. Uhum. Né? Se você está, por exemplo, no ambiente de hospital, está chegando um cara ali na maca, qual que é a importância da comunicação do cara que veio da ambulância com o médico que está recebendo ele? O uhum. que, que ela precisa ser rápida, precisa e objetiva. Uhum. Então, quebrou, o cara já entra pra sala e já sabe o que vai fazer. Uhum. Se o cara não sabe falar, se ele fala devagar, se ele não se adapta àquele ambiente, se a comunicação dele não é adaptável ao ambiente que ele vive, uhum. acabou. Claro. Né? Então, eu acho assim, é, no fundo, todos nós, antes de tudo, médico, advogado, arquiteto, empresário, tem que ser um bom vendedor. Uhum. Para mim... A única profissão que existe real chama-se venda. venda. Uhum. E, por exemplo, a área da saúde, um médico, hoje está sentindo isso na pele, uhum. total. Porque antigamente, médico era Deus. Uhum. Hoje, ai dele se ele não se, não se colocar como pebleu. Uhum. Ai uhum. dele se ele não se igualar aos outros e tentar vender o seu serviço. Claro. Uhum. Né? Tanto uhum. é que você tem aí Instagram de médico e não sei o quê, não sei o quê, comunicação e filme e tal, uhum. e aí precisa se comunicar. Uhum. Então, acho que a comunicação hoje, principalmente, vou falar de uma entrevista de emprego. Uhum. As pessoas perdem muito, uhum. porque elas não sabem se comunicar numa entrevista de emprego. Uhum. Não sabem. Mas por que, que ela chega lá não sabendo? Porque a primeira entrevista que ela teve com um recrutador já foi pavorante. Uhum. Então... Esse momento eu tenho que prepará-la para a hora que ela for conversar com você. Uhum, uhum. Então, assim, as pessoas não sabem, elas vão com medo, elas vão apreensiva. Por quê? Porque ela tá num, num, com o um chapéu do pobre coitado, uhum. que está implorando por um emprego. Uhum. É, e você sabe que isso é outra coisa que eu sempre falei. Os melhores profissionais que eu já contratei, eu faço isso há 23 anos, os melhores eram aqueles que também entrevistavam a empresa. Exato. E Talvez. aí você tem um perfil claro, <risos> e eu sempre vi uma diferença claro por exemplo, nós estamos em Goiás, né, onde a gente é muito amistoso, essa coisa toda. Mas quando você pegava um profissional paulista, por exemplo, onde as coisas é são outro, muito aceleradas, é. enfim, os caras vinham, eles queriam saber o que, que, a, que, que a sua empresa vai fazer Ver por mim. mim é. O que, que ela vai fazer por mim? O que, que você pode contribuir Exatamente. comigo? Só que as pessoas têm medo, porque ela está num papel medíocre. Aham. Ela onde acha é... que ela está nessa posição Aham. medíocre de, pelo amor de Deus, eu preciso do emprego. Uhum. Não, peraí, vem cá. Uhum. Primeira coisa que você tem que ter para se comunicar, confiança daquele produto que você tá falando. O claro. momento é quem? Você. Uhum. Quem Perce... vai saber mais de você sobre você mesmo? O né? uhum. É o principal produto. Uhum. Então, assim, se eu vou vender, sei lá, uma, uma caneca... Eu tenho que saber uhum. conhecer essa caneca. Claro. Não aliás, vou falar, aliás, olha, essa, Thiago... Essa caneca, essa caneca é para você, você sabe. Né? Sim, tem meu nome aqui. É é olha, é demais, é olha, Thiago, essa caneca aqui, olha só, essa caneca ela, ela é de uma cerâmica, uhum. tal, tal, tal. Essa cerâmica ela impede que você queime suas mãos com ela. Uhum. Então, ela, ela tem uma tinta especial. Uhum. Certo? Então, você vai começar a falar dela. Certo? Uhum. Olha só para você ver, ela foi gravada a laser, isso daqui não sai. Uhum. Você pode lavar, então ela vai ser uma, uma caneca eterna para você. Um presente eterno. Você vai estar sempre lembrando de nós, uhum. porque é a qualidade dessa caneca. Você tem que saber tudo. O que foi feito, como que ela é, qual que é a tinta, não sei o quê. Uhum. Conhecimento do produto. Uhum. Você tem que ter então conhecimento daquilo que você vai falar. Você vai fazer uma palestra, por mais que você fique ali com borboletas no estômago, com um friozinho na barriga, se uhum. você tem conhecimento... Uhum. Em algum momento, você vai conseguir se sentir à vontade naquele momento. Claro. Uhum. Ah, eu tenho uma dúvida gigantesca. É, é, o, o, o nosso podcast aqui é, é, é o negócio, né? O quanto uhum. a sua marca pessoal, Débora Menino, influencia na marca da sua empresa hoje? Se você pudesse tangibilizar. Sim, eu Colocar acho... Colocar em percentual. Em percentual, porcento? Débora Menino, em relação à Tollity, eu acho que 90%. 90%? Acho. acho. Porque as pessoas, elas confiam em você e, consequentemente, confiam Descobrem em você. Descobrem que eu tenho uma empresa. Descobrem que você tem uma empresa. É. Entendeu? As pessoas, primeiro, antes, eu tinha essa ideia de fazer a minha marca, a minha empresa, aquela coisa empresa. Uhum. Depois eu comecei a entender que não era a Tólite, era a Débora. Uhum. Então, as pessoas queriam ouvir o que a Débora falava. E não o que a Tólite falava. A Tólite não fala. Uhum. Quem fala é a Débora. Uhum. Né? Então, a, trave... a Tollity é a minha ferramenta de trabalho E a Débora Dependência, como é que fica? Não, ela fica... Fica, fica bem, bem obrigada <risos> bem, é, bem, Respira fica por aparelhos fica bem. <risos> Respira por aparelhos Entendeu? Então, boca. assim, ó, a gente... É... Se, se, se eu for colocar... Eu... Gente, olha isso Não, não, não. Obrigada, é, muito a <risos> é muita puxação de saco É muita puxação de saco que, que acontece? Depois manda, manda fatura, tá? uhum. Oi. Oi. <risos> é a fatura, tá? Oi. Oi. Essa não é Essa não é a minha. O <risos> que, que acontece? A Tollit hoje, é, nós somos três pessoas que compõem esse... esse... É o Pai, o filho e o Espírito Santo. É, então, tipo assim, ó, é, por que, que eu me tornei acima da Tollit? Vamos dizer assim, a Débora Menino se tornou acima da Tollit. Porque a Débora Ribeiro se tornou uma referência como primeiro estilo de pessoa. Uhum. Então, as pessoas gostam do jeito que eu falo, da forma verdadeira que eu falo, trago verdades, abençoado, acorda para a vida, porque senão você não vai conseguir isso, querido. Olha, empresa, deixa eu te falar, eu estou vindo aqui na sua empresa, pelo amor de Deus, não tem a porcaria de uma colherzinha para mexer o café. Então, eu comecei, a mas era muito meu mesmo. Uhum. Então, e as pessoas começaram a ouvir o que eu estava falando. Então, se eu estava falando bem ou mal, né, como um ponto de, de, de melhoria de uma empresa, quantas empresas que eu fui e eu coloquei algo e essa empresa me procurou? Tipo, nossa, peraí, então vamos. Eu não, a gente pode melhorar isso. Uhum. Mas não era... No início não era proposital, uhum. era o meu jeito de ser. Então, só que isso se tornou o quê? Não, peraí, então vou chamar a Débora. Ah, qual que é a sua empresa? Não, eu tenho a tolite. Ah, então, peraí, eu vou chamar a Atólite. Uhum. Mas a Débora Ribeiro trouxe a Débora menina, que criou a Atólite. Então, a Atólite, hoje, é a minha ferramenta de trabalho. Uhum. É a minha ferramenta. Porém, quem vende, quem fala, quem representa é a Débora. Mas eu estou num momento de transição importante, porque as pessoas precisam entender que, além da Débora na Atólite, existem outras pessoas eu tenho um time maravilhoso. Uhum, então, uhum. as pessoas precisam começar a confiar que a tolite tem a mesma qualidade e característica da Débora. Então, se eu não posso ir, por exemplo, num processo de seleção... Por, um exemplo que vai ter em Rio Preto semana que vem, ela tem que confiar que alguém da minha equipe vai e que vai fazer com a maestria. Porque ela tem que confiar nisso. Então, não tem como. Então, ela precisa entender. Eu preciso agora... Uhum. É a sua missão. Esse é a minha missão esse agora. É eu é. é o teu grande objetivo. Agora fazer, é, o meu grande objetivo é fazer, fazer, fazer, fazer as pessoas enxergarem a Atólite. É, uma uma hum. vez que a Débora se sobressaiu de uma forma orgânica também, é, supernatural. É. Uhum. E dessa questão dessa forma orgânica, o que, que você fez é, é, dentro da marca Débora Menino é, é, para ser essa referência? Eu acho que eu comecei realmente a, a tratar, a, a expor as coisas. Hum. Né? Comunicar, né? Comunicar, uhum. exatamente. Comunicar. Antes, eu nunca gostei de café. Aprendi a tomar café de tanto cafezinho que eu tomava. Vamos tomar um cafezinho, miga? Vamos tomar um cafezinho, fulano? Eu, Gente, aí, aprendi a tomar café. Aí eu achava o quê? Que a pessoa queria Também minha presença. De café. Aí eu chegava lá, então. Branco, eu estou querendo montar um negócio. Só preto. Nunca gostei de café branco. Então, eu, eu tô com um problema na minha empresa. E eu falava, cara, essa pessoa não quer minha presença. Uhum. Ela quer o que eu tenho para passar para ela. É isso aí. É isso que ela quer. É então, eu preciso cobrar por isso. Porque... É. Esse é o meu trabalho. Uhum. Então, é, parei de é, tomar mas é café. Muito, <risos> é muito nítido, né? Que você falou sobre as três pessoas, né? A Tollit é a instituição, uhum. a Débora Menino é a personagem, né? que é a que personifica a Isso. marca, Isso. E a Débora Ribeiro, o Nascimento, Nascimento Ribeiro, é quem entrega. É a dona do negócio. É a que entrega, é a é. que faz acontecer, porque é ela que tem a história. Exatamente. É dela que vem essa história, que começou é. lá na loja, com 19 anos, já com trabalhava. Precisa é isso aí, precisou é. tomar decisões, sair de um negócio próprio e trabalhar como estoquista numa loja uhum. de tênis, depois passar para uma empresa de, de, de uhum. financeira e é. assim sucessivamente. Então, quem entrega. É essa história, essa e eu pessoa. costumo dizer isso. As pessoas, elas acham que elas, elas se conectam, a gente acha que as pessoas se conectam com o nosso sucesso. Não. E não, elas se conectam com o nosso processo. Uhum. O nosso sucesso é apenas uma isca uhum. que chama a atenção. Mas uhum. você pode perceber, dentro até desse lance da comunicação, vamos pensar aqui, ah, o Tiago é isso, o Robledo é aquilo, a Débora é aquilo, ok. Qual é o próximo passo dela? Ir lá para as suas redes sociais, para é. saber, de fato, o que, que você faz, Roledo. o que, que você entrega no dia a dia. A, assim. eu tinha... Aliás, vamos colocar o arroba aí dela, né? Da Tem, Débora, ó, o meu né? arroba Débora oh, R Menino, que é o meu pessoal, que hoje é aberto, que eu entendi que ele precisava Por favor, ser aberto, né? favor, né? <risos> E arroba tolite.io, tá bom? O que legal. é io mesmo? Inteligência Organizacional. Ah, legal, bacana. Então, assim... Eu, eu entendi isso, que eu precisava trazer essa exposição, que eu precisava dividir com as pessoas, porque as pessoas querem se sentir parte da sua vida, do que você faz, do que você constrói. E hoje só tem uma forma. né? Eu preciso cair nas redes e dif... me saber comunicar. E né? o quão difícil foi isso para você? Foi difícil, porque... Em que? Em que? Qual que foi a parte mais difícil? Mais, mais difícil, complexa? eu acho que foi perder um pouquinho a aquilo que eu mais gosto de fazer que é realmente falar o que eu penso hoje você tem que pensar um pouquinho antes de falar uhum. ou falar de outras formas uhum. é, senão é é interpretado de formas erradas e isso gera uma uma coisa negativa e tudo mais sabe acho que isso assim acho que a gente perdeu um pouquinho dessa liberdade de expressão isso já, isso já ocorreu com você já já, já. deu um, um belozinho aí Deu mais ou menos, porque assim. É, porque hoje, antigamente, a gente falava assim, ó, Robledo, oh, eu não sou responsável pelo que você entende, eu sou responsável uhum. pelo que eu falo. Você entendeu assim, porque você aqui só lamento. Opa, opa. Hoje em dia já não é mais assim. <risos> Olazera, hoje eu tenho uhum. que ter certeza que você Tem entendeu o que, que eu tô falando. É, <risos> pelo amor de Deus, você entendeu que não é isso? Uhum. Que não, senão gera toda uma. Uhum. Uma, uma distorção daquilo ah, que Deborah, você fala. Você foi num sabe? ponto agora que foi num ponto que eu queria chegar. É, como é que lidar com o politicamente correto dentro das organizações hoje? Por quê? Uh, você tem a figura do homem, você tem a figura da mulher, você tem é, essa coisa do, ah, esse perfil não pode fazer isso, esse perfil não pode fazer aquilo, esse o salário é tanto, esse uhum. o salário é menor, né? Quer dizer, como é que é isso hoje? Como é que é lidar com isso dentro das empresas? Como é que é... Que é às vezes até fazer com que alguns mitos caiam, deixem de, de existir, porque às vezes está na cabeça de, do próprio contratante. Como é que uhum. isso acontece hoje, lá na veia mesmo, no dia a dia, na hora de entregar um profissional, na hora de entregar um perfil para a empresa? Por isso que é tão importante o momento do levantamento da vaga. Uhum. Porque eu tenho que saber do meu, do meu, do meu cliente o que, que realmente ele quer, o que, que ele não quer. O que, uhum. que você tem que saber? Só que nem sempre ele sabe, e aí? É, não, assim, eu preciso saber as questões comportamentais, às vezes o cara não aceita, sei lá, religião, gente, a gente tem que ser real, isso existe? O preconceito uhum. é a coisa mais uhum. real que tem, uhum. e eu falo isso porque quando você vai fazer a vaga, ou tanto é que hoje em dia uhum. você não pode postar, contrata-se é, é, vendedora, mulher, Mas na, ou manipula. lá no intrínseco, na hora de selecionar, eu isso Eu que tá perguntar, no... cara, uhum. eu tenho que perguntar, uhum. Tem que perguntar. Por mais que eu não concorde, uhum. e em muitos momentos eu coloco, olha, isso aqui, você vai se lascar com isso aqui. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu tento orientar, mas eu tenho um certo limite para isso. Mas a gente resolve isso dentro das empresas de uma forma simples. Uhum. Simples assim, né? Na teoria, que é cargos e não pessoas. Uhum. Esse é um cargo X que vai ter X de salário e que precisa das X competências. Uhum. Vamos fechar o olho e vamos contratar em cima do que aquele cargo quer. Independente se vai vir homem, mulher, Mas trans, agora o que lascou, for. mas agora lascou, lascou. Porque agora minha cabeça bugou. Por que <risos> você falou que você precisa contratar a essência dessa pessoa? Sim. Mas agora você está olhando o cargo? Não, não. Na empresa eu não posso ter a pessoa do cargo. Eu tenho que ter o cargo e a pessoa que vai ocupar ela depois. Uhum. Então... Quais são os cargos? É igual eu te falei, lá na gestão familiar. Eu não posso ter meu pai, meu irmão, meu tio e meu primo. Não posso ter meu pai do financeiro, meu irmão da venda, meu tio do comercial. Uhum. Não, eu tenho que ter o diretor financeiro, o analista comercial. Eu tenho que ter os cargos. Uhum. Primeiro, eu tenho que preencher cargos. Quando eu estiver contratando a pessoa com capacidade para esse cargo, eu vou analisar se é a essência dela condiz com é a minha cultura da minha empresa. Uhum. Aí eu vou decidir se eu contrato ela ou não. Mas a gente tem que ter cargos. Cargo é, não tem sexo. É, Mas aí volta no que você estava falando. Muitas vezes nem a empresa sabe o que ela, que, ela, que ela quer. Na verdade, exatamente. eu quero um vendedor. Uhum. Ah, tá. Mas um vendedor para vender o que? E como? quando? Como? Quais são as condições que ele vai ter? É, que que o que, que, que, que a empresa vai entregar para ele também? Uhum, porque, mais uma vez, volta na história do bom profissional, o bom perfil, ele quer saber o que a empresa vai contribuir uhum. com ele. Que que e aí sabe? é um problema grave, porque a gente tem claro aqui na, na história do recrutamento e seleção ou da contratação de que os benefícios é vale transporte, plano de saúde. Não, peraí um pouquinho. O que a empresa vai agregar na vida desse é. profissional? Mas é aquilo que eu te falei. Nós somos educados para trabalhar de favor. Uhum. Ninguém está trabalhando, estou fazendo um favor para você ganhar dinheiro. Uhum. Eu não estou trabalhando, não, tá? Não, eu estou te enriquecendo. Uhum. Meu Deus. Entendeu? Uhum. Eu vou contar uma breve história para você. Uma Conte, vez eu fui eu num pra... cliente, você falando desse negócio de benefício. E aí a gente fazendo um diagnóstico e tal, tal, e aí eu faço umas três perguntinhas mágicas lá, e as pessoas colocaram como que o que elas não gostavam na empresa. O ticket é pouco. Uhum. É pouco porque aqui perto para comer é 20 reais. Uhum. E o ticket é pouco. Hum, plano de saúde, poxa, a gente é com participação eu ainda tenho que pagar o plano de saúde. Uhum. Ah, foi dando a lista, ótimo, beleza. Aí no dia que eu fui dar devolutiva pra eles, eu chamei o dono da empresa, eu falei, ó, oh, vou fazer um negócio, você não assusta não, depois vem comigo, depois eu te explico. Uhum. Então, tá bom. Falei, então, pessoal, olha, vocês falaram disso, disse, disse, disse, algumas mudanças vão ter que acontecer. A primeira é essa, virei o flipchart, falei, todos esses benefícios vão ser cortados. Mas o povo já... foi porque foi o que vocês mais pontuaram, que vocês não gostam na empresa. Então, assim, a empresa não está aqui para deixar a insatisfação de ninguém. Então, se 20 reais não é suficiente para auxiliar a sua alimentação, que eu não tenho obrigação Estamos nenhuma de pagar... Estamos cortando a partir de hoje. Não tem mais, tá bom? Uhum. Se o lanche da tarde todo dia é repetitivo, pão, é, é ruim, né? Então, Corta. eu também vou tirar, eu te entendo. Corta. Eu não quero você trabalhando aqui insatisfeito, beleza? O plano de saúde, que é coparticipação, <risos> também eu vou tirar, porque para você não serve. Então, é mais fácil você ir lá e fechar um plano completo. Você vai utilizar muito melhor. Então, a empresa não está aqui para te prejudicar. Por isso, não temos mais benefícios. E aí? Uhum. E aí? E aí? <risos> Pô, fica louco. Né? A, revolução... É. a revolução... Aí todo, você vê todo mundo assim, ó. Poxa, aí claro que depois eu vim falando que não era isso, tá? Mas eu falei, cara, vocês não estão valorizando onde vocês estão? Deixa eu te falar, eu não tô aqui para poder colocar comida na sua boca, não. Você precisa fazer um choque de gestão ali. É, Bora. falei, deixa eu te falar, você tá aqui para trabalhar. Quem ganha o seu dinheiro é você, não sou eu que te pago. Uhum. Eu só faço a, a, a, o trâmite uhum. de tirar de uma conta, passar para outra e tal. Mas quem fez seu salário foi você. Eu não tenho obrigação nenhuma de te dar benefício, meu amigo, nenhuma. Nenhuma, eu estou te dando para que você tenha melhores condições de trabalho, para que você trabalhe melhor, mais feliz, mais engajado. Mas se isso está te prejudicando, eu vou tirar. Claro. Então, ou você sabe, mostra para o seu funcionário que no final das contas ele não recebe só o salário que ele foi contratado, isso tem que fazer parte da cultura. Ou você vai ter pessoas te trocando por um benefício a mais. É isso aí. Ou Debra. ninguém entregando. Estamos caminhando aqui para os nossos finalmente. Ah. Papo bom, né? Papo bom. É? Papo bom. Mas eu queria, eu queria voltar lá no nosso patrocinador ainda, de novo. Na tolity. Não, no... na <risos> A Já fez o Pix aí? Já Vocês se identificaram o Pix da <risos> Queria voltar lá na Coca-Cola de novo. Uhum. Uh, e aí eu queria que você aproveitasse e desse para o nosso público aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, uma consultoria grátis. Uh, qual, qual é o comportamento o que você sugeriria para alguém? Você chamou de carreirista. Eu quero chamar de é, alguém que busca essa consolidação profissional, uhum. né? É, numa empresa como a Coca-Cola. Digamos que hoje você tivesse fazendo uma, um recrutamento de seleção para a uhum. Coca, tem interesse em fazer? Inclusive. Total. Coca contrata nós aqui da Torres. Contrata. Ela ajuda nós. Sim. <risos> então, digamos, é, se você tivesse que agora dar uma uhum. dica profissional, uma dica para essa seleção, para essa entrevista, para alguém que se preparar. Eu, eu, você, falou, você falou uma palavra forte no início, falou assim, você gosta de currículo é mentira, e a pessoa se prepara para ir lá mentir na hora da entrevista. O que você diria para alguém agora que está buscando uma vaga numa, numa multinacional como a Coca-Cola, né, para representar uma grande marca, para construir uma carreira uhum. numa empresa como a Coca-Cola? Qual seria a sua dica de ouro aqui para essa pessoa? Não, eu acho que você tem que perguntar para ela o que, que ela quer ali. Uhum. Qual que é o objetivo dela naquele momento? Uhum. É, bom, você quer um emprego para você suprir ali as suas necessidades? Uhum. Ou você quer realmente, pensa naquela empresa como algo perene na sua vida? Uhum. Para carreira. Para a carreira. Porque se você pensa entrando em algo de carreira, uhum. você tem que pensar que nem sempre você vai começar do jeito que você quer. Uhum. Mas que você está disposto a trabalhar. Uhum. E não a só ter um emprego. Uhum. A participar... A ver, a ver o que pode fazer, o que pode mudar, a dar a sua entrega. Uhum. Agora, se você quer um emprego para que você possa suprir apenas ali as suas necessidades, ok também. Uhum. Desde que você faça bem feito, senão você não vai ter seu emprego. Uhum. Você vai começar e vai sair. Então, assim, para a Coca-Cola, para qualquer outra empresa, eu acho que você tem que saber o que você quer. Uhum. Senão você vai sempre estar pingando de empresa em empresa, uhum. manchando o seu currículo, manchando a sua carteira de trabalho, uhum. manchando a sua história profissional, uhum. porque você não sabe o que você quer. Eu fiz uma proposta, eu fiz uma sugestão uma vez para um conhecido, uh, eu atuo, eu atendo a Coca-Cola há muitos anos, está né? na nossa base há mais de 15 anos. E em determinado momento, um conhecido estava participando de um processo de seleção e ele me ligou, falou, Tiago você conhece lá, cara, dá uma ligação que que e tal. Ajuda nós, liga lá e tal. E eu falei para ele o seguinte, eu falei o que eu faria, eu falei uhum. o que eu faria. Mas não é comum para alguém que está buscando um trabalho CLT. Porque uhum. eu falei com a minha cabeça de empreendedor. Eu falei, sabe, sabe o que eu faria? Uh, ele estava falando já, ele já tinha passado algumas fases, ia para uma última fase, junto com mais dois bons uhum. perfis. Ele ia para uma última fase com o diretor de RH. Ah, ele e ele era um cara do TI. Ele era um cara do TI. Ele era um cara do TI. pô, mas... você podia falar de mim? Eu falei, cara, eu não posso fazer isso, mas deixa eu te dar uma dica se, uhum. eu, se eu estou no seu lugar. Uh, cara, que, o que, que você precisa mínimo de, de, de receita hoje? Uhum. É o que eu faria cabeça de empreendedor, não, cabeça de, de profissional, uhum. de, de, de funcionário, não, de colaborador. O que, que você precisa de receita mínima? Tiago, eu consigo ainda me sustentar por X meses com, com tal valor. Qual é o, qual é o valor que está sendo oferecido? Cara, está sendo oferecido tipo uma vez e meia mais do que ele uhum. poderia. O que, que eu faria se eu tivesse o seu lugar, já que você vai ter uma oportunidade uhum. de estar com o diretor de RH, de tomar essa diretor de pessoas, né, que eles chamam de tomar essa decisão entre você e outro. Eu colocaria que o, quanto, o, o seu desejo de estar lá. Logo, eu diria: olha, eu tenho muito desejo de estar com vocês, eu sei que a empresa tem um período de teste. Nesse período, eu não sei se 60, 90 dias, o período que for, eu queria colocar para vocês, eu estou disposto a dar um, um teste grátis do meu trabalho. Uma, uma degustação. Uma degustação do meu trabalho, onde você... Poderia, ao invés de me pagar, não lembro, na época, 8 mil reais, 8 uhum. e pouco, você pode pagar apenas 5 mil reais para mim nesses 90 dias, se for possível. É claro que tem você as é muito leis. Cara. É, é, é, muito é Mas, mas, mas, mas sabe o que, que é? é fora mas, da e eu sei que dentro da empresa. Pela isso faz sentido, né? É, é, e eu sei que dentro da empresa, o cara ele, ele nem pode mexer, porque ele tem uma equalização salarial, uhum, ele nem pode. Uhum. Mas para quem recebe. Para quem, quem tá entrevistado. O cara está disposto, né? Sabe, o cara tá disposto. E é tipo assim: eu estou participando de uma vaga que o salário é 8 mil, mas eu estou disposto a ganhar menos para que você conheça o meu trabalho, entenda a minha entrega. Isso mostra o quanto eu quero estar aqui. Isso é uma ideia, forma ideia. diferente de, dessa entrevista padrão, porque eu concordo contigo. Eu não sei, não vou dizer que as pessoas mentem que o currículo é uma mentira, <risos> mas, mas é muito quadrado, é, é. muito formatadinho. Aquilo, para mim, não casa. Uhum. E aí você começa a ler a pessoa, você está vendo que ela está falando uma coisa que ela não faz, não faz que é ela não é. Que... Então eu falava para ele, eu falei assim, olha, se eu, se eu estou no seu lugar, eu faria essa proposta. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai aceitar, porque ele tem uma... Isso é uma equalização, é, tem uhum. outras pessoas... Na, ele não pode pagar menos para você, uhum. mas ele vai perceber a sua real intenção em estar ali. Não, e outra coisa importante também é que as pessoas se vá informada uhum. né, daquela empresa. Que muitas vezes as pessoas chegam na empresa e. Hum, uhum. Não sabe não nada. Sabe, do né? negócio. Uhum. Então, assim, além disso, outra dica que eu daria para ele é. Uhum. O que a empresa está pedindo como atividade principal que você domina? Uhum, uhum. O que, que você domina disso daqui? Uhum. E o que, que você não domina, e mas você, você tem é diferencial possível de também, aprender? Né? O que, que você tem de diferencial para uhum. isso? Eu acho que cabe nisso, assim, tentar realmente falar, olha, nessa questão eu domino assim, assim, assim, eu tenho um case assim, assim, assim. assim. Nisso daqui, eu não tenho tanto domínio. Porém, uhum. é possível que eu vá aprender se você... Tá... Isso, você recruta, é disposição. Você, você ajuda a recrutar muito, muita, é, muito pessoal para é, a equipe de vendas. Sim. Certo? Por que, que existe esse apagão é, é, é, qualitativo é, de pessoas que simplesmente não conseguem aprofundar no conhecimento do produto que estão vendendo? Eu tenho uma simples resposta para você. Não, não existe. Mas, existe, não existe? Ah, existe? Existe. Qualquer? Qual é? Todo mundo acha que é vendedor. Certo? Vou te dar todo um exemplo. Todo mundo acha, mas nem não, todo mundo não, gosta. Não, nem todo mundo é. E nem gosta. Ele só acha que ele pode ser um vendedor. Cara, eu tô fudido. Mas se nada der certo, eu vou trabalhar eu no você, shopping. E você, vendedor? Vou trabalhar lá no shopping? Uhum. Ah, vou trabalhar... O cara acha que vender, vender. Ah, quanto, você, quanto custa é você carreira? falar, carregar? né? 10 reais. Uhum. Ou ele acha... Olha só. Pode ser uma pessoa extremamente simpática. Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem? Oi, Tiago, tudo bem? Jó. E aí, como você está? O tá. Que, que você procurou hoje? Ah, estou procurando uma caneca. Ah, então tá, olha aqui, a gente tem essa caneca. Fui simpática, fui legal, fui uhum. agradável, mas eu vendi? Não, entreguei uhum. a caneca para ele. Ele já me falou o que ele queria. Ou então ele chega, ah, tudo bem, vou fazer aquela recepção. Ah, não sei, que coisa. Não, fica à vontade, se alguma coisa te interessar, você me chama. Olha que simpática eu sou. Porém, sou zero vendedora. Que gracinha. Certo? Então todo mundo acha que é vendedor. O que mais tem de vendedor que é fisioterapeuta, odonto, qualquer outra profissão que acha que é vendedor. Não Por quê? Deu certo. Porque não, não, não, não deu certo ou não fez outra coisa, acha que vender, ele consegue. Uhum. Esse é o problema. Esse é o problema. As pessoas não se sentem vendedoras. Elas não têm aquilo como. Eu, antes de tudo que eu sou, eu sou vendedora. Uhum. É a minha principal disso, profissão. Né? Uhum. Eu sou vendedora. Vou te dar um exemplo rápido. Essa semana eu estava em São Paulo fazendo um processo seletivo para manicure. Para manicure. Não é sobre ser manicure. Eu sempre começo perguntando, quem aqui é ou está manicure? Não, você é manicure? ok? Você está manicure? Não dá. Você tem que querer, você tem que amar, você tem que ter aquilo como profissão. Eu, antes de tudo, eu sou vendedora. Sou vendedora. Eu não estou, eu não estive vendedora. Uhum. Quando eu trabalhei na CAI, eu não estive vendedora. Quando eu trabalhei, eu tanto sou que em todas as empresas que eu trabalho, eu trabalhei com venda. Às vezes, não diretamente do produto, mas do negócio, da forma, do uhum. processo. Você acha, você acha que a, que a venda liberta? Com certeza. A venda cura, né? Nossa. <risos> Com certeza. Mas Vender você é tem dia, que né? ter isso. Você tem que querer. Ah, é possível você... É... Ah, mas eu não sou vendedora. Não. Existem técnicas para isso também. Mas você também tem que estar disposto. Tem que desejar. Tem que desejar. É. Tem que é. se abrir para isso. Tem que comunicar. É, é isso. Aí. É isso aí. Porque, gente, é tanta, é tanta informação que a gente tem acesso hoje... Tanto tutorial, YouTube, fácil, né? Né? quanta coisa aparece no YouTube que ajuda uhum. as pessoas a escolherem determinados produtos. Se você vai em uma concessionária, chances são que você sabe muito mais do que aquilo que você está buscando. Mas aí é onde o, é o mercado devedor. mudou. Hoje, olha só, a Novo Mundo, hoje não chama mais Novo Mundo, ela chama novomundo.com. Por quê? Ela pegou toda a expertise da internet e trouxe para dentro da loja. É um case extremamente sucesso. Uhum. Por quê? Porque hoje eles não têm vendedores, eles têm atendentes. E uma boa venda só começa a partir de um bom atendimento. Você pode ser um vendedor top. Se você não atender bem, já era, você nem uhum. chega na venda. Por que ele só tem atendente? Porque o cliente vai lá já sabendo até que fio que fabricou aquela geladeira. isso aí. Ele já sabe tudo. Ele sabe mais do que o atendente. Então, ele não precisa de um vendedor para vender. Ele Esse precisa é... de alguém para entregar. Mas você falou, você falou uma coisa interessante, porque eu aprendi, né? Minha, sou vendedor há 23 anos, eu faço isso de forma dioturnamente. E, e eu aprendi que o bom vendedor, ele conduz a venda. O claro. bom vendedor ele direciona, ele não é conduzido. Uhum. Como é que ele, e aí quando pega o exemplo que você trouxe agora há pouco, é, atender e se colocar à disposição, não apenas entregar o produto, significa fazer perguntas, né? saber fazer as uhum, perguntas certas. Uhum. Então, hoje, conduzir a venda é, ah, eu quero fazer uma festa, eu tenho um evento, eu preciso de uma caneca. Ok, me fala mais sobre o seu evento. Uhum. Ele está conduzindo a venda. Uhum. Ah, meu evento é assim, assim, mas para qual uhum. faixa etária você está uhum. trazendo senhoras, senhores, são jovens, Exato. adolescentes. E aí, quanto mais ele dá a voz para o cliente, mais possibilidade, mais informação ele capta para poder entregar o produto correto. Uhum. Ah, então o que você espera é uma caneca, mas não pode ser essa, porque essa tem uma logomarca do Eu Negócio, que é um podcast excepcional, maravilhoso. Fantástico. Mas não é o que você precisa para aquela oportunidade, é. para esse momento seu de, de negócio. Então, vamos lá, deixa eu te apresentar esse novo produto. Uhum. E às vezes esse novo produto ele é 30%, 40%, 50% mais caro uhum. até do que, é que o cliente uhum. foi ou pensava em comprar. Mas uhum. o fato de o vendedor que conduz a venda, e aí a responsabilidade dele realmente aumenta muito, porque ele recebe um cliente que já tem muita informação sobre o produto, e ele tem a responsabilidade de conduzir a venda. Uhum. Então, pera um pouquinho, Roberto, se você sabe mais do carro muitas vezes do que eu que estou aqui vendendo. Então, o que você espera no seu novo carro? Quais são as características? Uhum, você tem que devolver a bola para o cliente. Você devolve e né? deixa ele falar. Então, todas as vezes, nesse momento, você sabe o que ofertar. Então, acho que faz ou muito val... esse sentido também. Ou você também, valida né? aquilo com a, com a escolha que ele está tendo. Ou você ou dá uma você sugestão é que ajusta. ele não sabe ainda. né Algo que ele ainda Exatamente. não sabe. Então, então assim, só mudou muito o perfil. Né? Então, uhum. assim, você tem que entender hoje o perfil, ele não é universal, mas uhum. cada área tem seu perfil de consumidor e de pessoas para trabalhar com aquilo. Show. E você sabe que nós estamos fazendo podcast no melhor lugar do Brasil e região, né? É. Você sabia disso? Não sei, não é? É. Ah, cadê? Cadê? cadê o galpão? Cadê o galpão? <risos> Tem que ter a marca aqui. <risos> aí. Olha. Oh, é. oh, é. <risos> ontem estava cinza, hoje está... Rapaz, é todo Os, os caras são uma... versáteis. É, é, uma cor, é uma cor diferenciada. Legal, é bacana, é bacana. Esse espaço aqui todo, é, é, criado é, especificamente ah, para podcast... Hum. É, é, aqui é muito grande. Não, é enorme. Aqui é, tem, tem um estúdio do lado aqui que entra até caminhão. O negócio é, tá é louco. Absurdo, um Boeing consegue também. Não, nem, nem tanto, nem né? Calma, Mas perfeito. Pelo menos ele sobrevoa aqui. <risos> gente, se, se você, se você é empresário, empresária, quer melhorar esse repertório, criar um podcast, criar o teu audiovisual, é aqui. Esse aqui é o lugar, Galpão, beleza? Por a turma do Galpão, gente, tem, deve ter boa. o telefone em algum lugar, Sim. em algum momento. Um, gente, a gente vai colocar roupa. aqui na descrição. É isso aí. Fica tranquilo. Faz contato tô... com o Galpão. É Não é isso, dona Débora, é isso. menino? Obrigado é mais uma vez. Eu Te agradecer, agradecer muito. Foi ótimo. Você sabe que foi uma tempo. hora e meia de papo, né? Jura? Foi legal é. pra caramba, Não, né? parece, muito, né? Né? Não Foi bom, foi bom. <risos> foi, bom. <risos> foi bom. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Você já deixou seu arroba aí, o arroba da Tollet. Quem Obrigada. quiser contratar, conversar. E nós também estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Conte conosco. Igualmente. Sucesso nos foi seus negócios. E estamos aí, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Eu também agradeço muito, foi um prazer. assim Acho que a gente tem que falar, né? Acho que a gente tem que falar. Hoje o meio de comunicação onde a gente consegue entrar um pouquinho na mente das pessoas é isso. É isso aí. Né? Então, por isso o podcast veio inovando tanto. Então, uhum. agradeço, estou uhum. à disposição. Precisando, só me chamar. Hoje, hoje mais. <risos> Obrigado. Obrigado. Cid. Tchau, turma. Fala, <risos> Obrigado, YouTube! <risos> Valeu demais, gente! Obrigado mais é. Valeu.